então é o seguinte, este de hoje nesta sessão vamos tentar tornar isto uma conversa o mais informal possível, para isso temos convidamos o Gonçalo Prudência. o Gonçalo é um designer, estudou design industrial na Universidade da Faculdade de Arquitetura na Universidade Técnica de Lisboa e tirou design de produto no Politécnico de Milão, veio aqui para nos falar um bocado do seu percurso e do, do, do trabalho enquanto designer nacional. E... Obrigado, Gonçalo. Passa a palavra. Prazer. É muito chato vocês precisarem de microfone para responder aí, assim não há uma conversa. Ah. Ah, ah não eles desenrascam se uh, Eu já fui tirando algumas relações. Há aqui que malta que não fala português. Tu não falas português, pois não. Eu? Tu? Tu já vi que falas. <risos> <risos> não, por acaso. Apont... Não, foi na tua direção, mas para antes. But you understand? No problem. Okay. Eu posso falar em outra língua, em inglês, as outras não são tão boas. Você também posso, por acaso era uma das outras boas, só que só eu aqui entendo. Bom, mas eu só queria é, tentar partir aqui um bocadinho de gelo. Não sou os únicos que não gostam de falar em público, eu também não adoro. É uma situação muito desconfortável, portanto eu gostava que isto fosse uma coisa... Já sei que vocês estão aqui um bocado obrigados, porque não têm falta. Há os alunos do segundo ano e há alunos do terceiro, não há misturas. A coisa está a funcionar de acordo com aquilo que eu conheço ainda nos meus tempos de escola. Uh, mas vamos tentar fazer aqui uma coisa um bocado mais, mais fluida, porque senão é uma grande seca. Para mim e acho que para vocês também vai ser. E eu não tinha planeado assim uma estrutura muito, muito, muito programada do, do, do que vinha aqui falar. Vou e vou experimentar fazer uma pergunta para ver o que é que, o que, é que vai resultar. E. E depois tenho aqui um apoio gráfico, que posso ir mostrando, mas isso são coisas que também vocês podem fazer sozinhos. Há um projeto que eu, que eu trouxe, que se calhar era Giro Mostrar, uma coisa muito, muito recente. Um, e num contexto, num contexto académico faz-me sentido, faz-me algum sentido tentar perceber o que é que vocês acham da diferença entre o que é uma ideia e o que é um produto. Vocês são todos estudantes de design industrial, portanto se eu falar em produto não estou a falar chinês, não é mandarim ainda para não, é, vocês sabem o que é. E se vocês conseguem perceber a diferença entre uma ideia e um produto? Ou é uma pergunta já para arrebentar isto e toda a gente fica calada, que já ninguém fala, não é? É muito difícil. É, não é? Não. Porque eu acho que é uma falha do sistema educativo em geral, não sei se daqui em particular também, esta confusão entre, ideias e, entre ideia uma ideia e um produto. E a, a Carla tinha-me pedido para eu focar aqui um bocadinho nos projetos do escritório. O meu nome é Gonçalo prudência, como ele já disse, eu sou designer, formei-me em Lisboa, depois tive um percurso internacional durante muito tempo, 12 anos, começou em Milão e depois acabou em Berlim. E, e comecei a trabalhar por conta própria, em 2006 talvez, uh, tinha-me formado no ano 2000. Não, não tive muito tempo empregado por conta do trem. E desde aí que nunca mais parei, fui à falência uma vez, recuperei, uh, acho eu, ainda não está muito estável, uh, e, e houve um projeto que, que, que o meu escritório se empenhou em fazer, que foi o que a Carla me pediu para eu vir aqui e focar um bocadinho mais, que é um projeto de uma marca de mobiliário e acessórios para a casa, que a Folha de Sala mostra alguns, eu estou sentado num. Eu, eu, eu apanhei o hábito de trazer assentos para, para estas coisas, porque às vezes os assentos são péssimos, aqui não era o caso. Aqui era, isto está muito bem montado, portanto parabéns ao, ao Sabino e ao Fernando. Uh, a organização também foi, fistra, foi impecável, eu, eu, eu no dia 8 de Abril tenho que ir ao Porto fazer outra coisa destas e está um bocadinho menos bem organizado. E, mas, portanto, é, é, é, era uma marca de acessórios uh, e mobiliário para casa e a ideia era, sobretudo, recuperar da, da minha falência. Uh, porque eu tinha... Eu, eu, eu não sei se ainda vos ensinam que o design é um prestador de serviços para, para pessoas que têm empresas. Portanto, é a é, é, Márcia. Há bocado eu chamei Marta a ele, e agora, Márcia, é, é, que, que o Nuno tinha ficado duas semanas atrás, ou três, e que ficou um bocadinho na, no lado empresarial do, do design, que é uma coisa que eu acho que ainda é muito estrangeira para os estudantes de design, mas não devia ser. É, e Porque vamos vocês, enquanto prestadores de serviço, ou vão ser empregados por conta de outra, ou vão ter uma empresa. Portanto, se tiver uma empresa, e eu gostava só de fazer uma pergunta aqui. Quem é que se imagina com um estúdio de design próprio? Aqui, só levantar o dedo, não é preciso dizer nada. É de design de geral. design no geral? O que é que queres dizer com design no geral? Não é só industrial, pode ser gráfico. Okay. Os outros todos não sabem o que é que vão fazer ainda? Ou, ou, ou não querem dizer? Ok, isto é... Sabem que eu, eu, eu, eu ano passado fiz uma coisa destas, a alunos entre 4 e 8 anos de idade. No fim deram beijinhos, foi muito agir vamos <risos> acabas com beijinhos. Vamos, é, uma deixa, é uma deixa, vamos ver o que é que acontece. Mas eu, eu, eu cheguei, eu cheguei lá, disse olá e eles todos assim de manuar, Logo, para fazer perguntas olá. e o diabo. Portanto, é uma coisa que nós perdemos com a idade. Uh, então, uh, eu, eu estabeleci-me por conta própria, passado 4 anos fui à falência e eu era prestador de serviços como fui ensinado na faculdade, e provavelmente ainda é como vocês são ensinados hoje, é que o designer tem um escritório, se quiser ter o seu estúdio tem um escritório, e depois arranja no mercado um conjunto de clientes que têm o lado comercial da, da atividade. Portanto, a nós não nos cabe esse lado, cabe-nos o lado de concepção, desenvolvimento de uma ideia até chegar a um produto, e depois há de haver alguém que está uma parte do, do lado comercial da coisa. Eu não sei se vocês, se calhar, não, não, não, se, lembra, não se lembram, também não é uma coisa assim tão fascinante, em 2008 houve um crash económico e, e eu também fui engolido um bocadinho por isso, tinha uma atividade profissional segura, se calhar por uns alfinetes fraquinhos e depois aquilo foi tudo para o galheiro. E a maneira de recuperar assentou nesta ideia de se chamar para dentro do, do, do escritório do designer muita muita responsabilidade normalmente à de lá de fora. Então, havia a responsabilidade de concessão e desenvolvimento de produto da ideia, mas também havia depois a responsabilidade do fabrico, da distribuição e da venda. E nasce uma marca que se chama Gome, que é isso que vocês têm escrito no vosso, na vossa folha de sala, que tem um conjunto de produtos. Eu agora, já, se já vocês não vão responder a, resposta, a pergunta nenhuma, é melhor eu pôr isto aqui a dar. Tens o Finder ou queres Este, o Safari, pode ser. Pronto, aqui. Aqui vocês estão a ver a loja da marca, é uma, loja, é uma marca que está online, é, tem uma loja online, a única presença é online, não faz revenda em lado nenhum. E tem um... Tem um se calhar depois... Podes ir um andando para cima para baixo. se fazes, favor. Diz? É. Pergunta lá! Vá <risos> lá! Estiveste <risos> aqui com o microfone, tem muito mais! É Vá lá! Vai, vai surgir, vai surgir. Ai, pô, é que faz bem a <risos> <risos> é, Vê lá se passa aquele momento. Chama-se o L'esprit d'escalier, que quando não diz aquela coisa naquele momento certo. Já está aconteceu com uma namorada para aí uma coisa queria dizer qualquer coisa, passou aquela altura e depois olha. Mas, um... bom, então, esta marca aparece como uma forma de recuperar de uma falência, porque todas as marcas com que eu trabalhava, posso dizer algumas só para ficar bem na fotografia, o IKEA, a Vista Alegre, a Covo, em Itália, portanto, trabalhava com algumas marcas. Não eram assim tão desconhecidas como isso, mas, de um momento para o outro, uh, fecharam a porta aos projetos e um designer que trabalha numa, num esquema de prestação de serviços, se calhar agora alguns daqueles que, que disseram que queriam ter o seu estúdio vão baixar o braço e vão querer trabalhar todos para outros colegas, não é pago. Portanto, tu desenvolves um produto para uma marca, uma marca qualquer que vocês se lembrem, esta tenta ser diferente, uh, e vocês têm o trabalho de todo desenvolvimento sem, sem lugar ao pagamento de um FII, de, de, um, de, um, de um montante e ganham royalties sobre o sucesso comercial dos vossos produtos. Isto significa que há um longo período de tempo que não é muito controlado pelo designer, por mais vontade que o designer tenha de desenvolver, fazer o desenvolvimento bem feito, há o lado da empresa que também tem a sua agenda e de coordenação de introdução de novos produtos no catálogo, que vai ser, é isso que vai definir os tempos de progressão do, do, do, dos projetos e que durante este tempo todo, se vocês forem a, a negociar, conseguem ganhar alguns royalties de avanço, podem haver um FII que normalmente não é muito grande, e depois são os royalties que vocês vão receber depois do produto estar à venda. Portanto, imaginando que um produto normalmente pode demorar dois anos no troca de ideias e tal, para lá, afina aqui, afina ali, a produção vai à produção, não conseguimos fazer, volta para trás, temos um período de desenvolvimento um bocadinho longo, dois anos, em que o designer não vê, não vê dinheiro a aparecer, é um investimento. Um, era o que eu estava a fazer e, na altura que estávamos a chegar aos, aos últimos protótipos para começar a produção, as empresas apanham o susto económico, fecham os cordões à bolsa e não apostam em projetos nenhum novos. Tentam viabilizar os catálogos que já têm, escoar stocks, para não irem muito uh, ao fundo. E, e isto é uma situação muito instável, que eu acho que ainda hoje é, é, é o que se passa, uh, e que, urge, é, que vocês, nós todos, uh, tentamos aparecer com modelos de negócio e formas de trabalhar um bocadinho Uh, diferentes. E esta marca tentava, então, depois desta, desta uh, deste choque de realidade naquela altura, em 2009, foi a tentativa de refletir sobre isto tudo de uma forma construtiva. Portanto, houve, houve ali uma altura de depressão em que tu pensas, se calhar não tenho talento nenhum, vou vou mudar de vida, ou então se calhar não tenho um bocadinho de talento, como é que eu consigo recuperar? Escolhi esta escolhi esta hipótese do se calhar não tenho um bocadinho de talento e tentei pôr uma coisa em marcha que, tinha, que chamava toda a responsabilidade para dentro do, do meu escritório. Portanto, eu, eu já não estava sujeito aos timings das marcas, com quem trabalhava, decidia eu tudo. E tirei partido de uma coisa que é estar em Portugal. Portanto, eu nessa altura também voltei para Portugal, depois de estar em Berlim. Um, e Portugal tem uma mais-valia em termos de Europa, que tens, temos muito acesso facilitado à produção. Os preços na produção não são Uh, são competitivos é, há, há, há, em termos europeus e depois dentro do país há zonas mais caras e zonas mais baratas. A qualidade de produção é muito boa e, e portanto, era tentar... Havia um conjunto de ferramentas que vocês agora dominam completamente, mas eu, eu sou de um tempo, apesar de não ser assim muito mais velho, mas sou um bocado mais velho que vocês, 20 anos talvez, uh, não tinha smartphone na, na, na universidade, ainda estava a falar com, com a Teresa há bocado, que é engraçado ser aluno com um smartphone neste, neste, nesta altura. Não havia Facebook, não havia Instagram, não havia, não havia... Começou a aparecer mais ou menos na altura em que eu fui à falência. E que hoje em dia vocês acham que o Instagram é uma ferramenta de negócio, Pode, e, e, e é, e, e vem assim, mas foi uma conquista dos primeiros utilizadores destas ferramentas, porque elas eram só ferramentas de pá, dizer olá, tudo bem, bora aí, não sei o quê. Uh, mas não, eram ferramentas sociais puras e duras. Hoje em dia tem esta dimensão de negócio e cada vez tem mais. E realmente são departamentos de marketing, portanto, tu consegues ter, numa ferramenta que tu usas para falar com os, vocês para falar com os vossos amigos, conseguimos ter um departamento de marketing algebra, não que tem custos adicionais. E isto era uma coisa fortíssima, foi, foi uma coisa que se revelou fortíssima naquela altura, em que eu não, tinha, eu não tinha dinheiro absolutamente nenhum, eu consegui fazer um investimento de 500 euros, era o único dinheiro que eu tinha, com as primeiras três tipologias, que foi o Banco Muns, que está aí numa das vossas folhas de sala, que é, que é isto aqui: o Banco Muns. A mesa pinho, está aqui. Esta mesa pinho, a mesa pinho. Isto. Eu aqui a fazer assim. e, uh, e esta mesa centro. Que são, foram tipologias que foram, que foram escolhidas a dedo, porque eu acho que havia pouca alternativa no mercado e, e eu acho que o objetivo era conseguir um preço interessante para a alternativa e resultou. E a partir daí a curva tem sido sempre progressiva, de uma forma porreira. O ano passado foi um bocadinho mais porreira. Uh, conseguimos subir 33% e agora ao falar nisto já é já é falar aquela lado empresarial da, da coisa uh, e então mas uma das premissas grandes desta desta desta marca era uh, então se eu estou em Portugal vamos tentar trabalhar aqui vamos tentar trabalhar com matéria prima de cá e vamos tentar apertar um bocadinho o, o cerco uh, da onde é que está a nossa produção faz sentido fazia sentido na altura do, do ponto de vista económico mas tem um, tem um ponto de vista também de impacto que os nossos produtos têm na, na vida dos outros e na nossa vida coletiva, que é os produtos andarem de um lado para o outro, grandes distâncias da produção, os materiais têm que vir do outro lado do planeta para aqui, para nós depois os transformarmos, mandarmos para o lado lá outra vez em forma de produto, é uma coisa um bocado estrambólica, se vocês pensarem. Fala-se um bocadinho na responsabilidade civil da arquitetura, porque é fácil de entender se tens um edifício como o como Empire State Building, que ruim. Há muita gente que morre, não é? É fácil perceber a responsabilidade civil de um arquiteto. Quando tu falas da responsabilidade civil de um designer que pode fazer um copo, um copo para beber água, tu pensas, qual é a responsabilidade civil disto? Agora, se tu vires que nós somos sete, mais de 7 bilhões de humanos no mundo a beber, a beber a partir de um copo de água, que os copos são produzidos a esta escala, e não há só um copo, há 50 mil milhões de copos, a responsabilidade civil de um designer começa a, a fazer um bocado de confusão. E é um estar, neste, estar nesta vida, hoje em dia, com tanta, com tanta comunicação à volta do, do impacto que o homem tem e o facto de sermos tantos no planeta, é uma coisa que há é um conflito interno profissional, como é que nós estamos e com a consciência tranquila que estamos a pôr mais um copo no mercado quando já há tantos copos no mercado ou mais um banco no mercado quando já há tantos bancos no mercado. E a ideia da GOM não é então, eu tenho que ganhar a vida, não é? Portanto, e eu gosto desta desta atividade profissional, Uh, e, e gostava de o fazer à custa de produtos que entrassem no mercado mas os produtos são quase uh, pá, não, não interessa uh, quase, o produto tem que funcionar mas isso toda a gente espera quando, quando, quando compra um banco até se for no IKEA que o banco funcione não é? mas uh, isso nós damos por adquirido não é? funciona, o banco vai funcionar o que nós precisamos de resolver em termos de modelo de negócio são coisas que estão anteriores a isso tudo porque é que nós vamos desenhar um banco porque, e como é que nós então vamos produzir este banco? Como é, e o que é que acontece depois deste banco perder. Uh, pá, já não gostamos tanto dele, queremos outro. E o que é que acontece depois de deitarmos o banco fora? Portanto, estas questões que estão a montante e a de um produto qualquer que nós façamos são hoje de uma importância tremenda que dão à atividade de design um, um, um lado um bocado político uh, da coisa. Mas isto tem que ser feito de uma forma um bocado ligeira, porque senão isto ganha um peso brutal sentimos nos é, é, é, sentimos amarrados e aquela ideia que nos passa um bocadinho às vezes nos mídias que ou nós mudamos a vida totalmente ou esta pecaria é, vai ser o apocalipse daqui a 5 anos, não serve, nós temos que sentir que podemos que temos ter uma mudança gradual e porque isso não nos bloqueia, se nós tivermos que mudar tudo ficamos paralisados, não, não, não conseguimos. E, e então, é tentar, é tentar implementar esta forma de pensar nesta profissão. E, e, que, tem, e que tem um lado ativista, de certa forma, é, que, que pode ter, não é? Porque nós vamos para dentro do mercado, nós estamos a contribuir, mal ou bem, para o rumo das coisas. E, e portanto, esta marca tenta pronto, é, jogar com estas coisas todas. E, e uma vez eu estava, vim cá a esta escola, há, há uns anos atrás, com a Carla, que já tinha vindo antes, e, e houve um, um aluno que foi na parte das perguntas, um assim mais despachado, que me perguntou, ouve lá, mas tu então és rico, não, porque como é, como é que consegues? Eu tenho uma renda para pagar. Eu, eu também. Então, mas, é pá, também temos que pensar que não precisamos de mundos e fundos para, para, para começar as coisas, por isso é que era muito interessante vocês pensarem um bocadinho entre a diferença do que é uma ideia e o que é um produto, porque é, é, o pragmatismo de passar de uma ideia a um produto é uma coisa super, muito útil se queres realmente fazer um produto, porque se queres trabalhar numa ideia também não vais para o lado do produto, deixa de estar na, na parte da ideia, mas os designers à partida vão ter que de alguma forma ganhar em cima dos produtos que, que, que fazem, podem ser mais conceptuais menos, mas tem, tem, tem que haver uma, uma intenção bastante uh, concreta, não, não, não, não pode ser um, uma meia coisa, porque senão a malta não a entende e hoje em dia ninguém se demora mais que dois segundos num post, é... Aquela gaita... Uh, e então, são muitos, pá, é, é, é, temos que ser muito, muito, muito focados, uh, e então a GOM tenta também perceber estes modelos de negócio, e se calhar agora vou mostrar um projeto que eu fiz, vou saltar muito, muito rápido para outra coisa, para um projeto que eu fiz há muito pouco tempo, só para vos dar uma ideia de como é que isto pode acontecer quando vocês saírem daqui, juntam-se dois a três e fazem já um. Aqui vai ser só vão ser só cinco minutos da apresentação um bocadinho mais formal até -me vou, pôr, vou, vou me pôr de pé uh, Este projeto este projeto tinha uma ideia pode passar portanto era, era tentar arranjar uh, tentar uh, convencer que se conseguem fazer investimentos com muito muito muito pouco dinheiro uh, e então isto explica o projeto a ideia do projeto era um investimento de 15 euros íamos fazer uh, quatro produtos em séries limitadas de 15, iam haver para uma audiência restrita a 14 pessoas durante dois meses e queríamos que os 15 euros se transformassem em mil. E estes são os produtos que nós fizemos, um castiçal que vocês aí ao fundo não devem ver, que é em aglomerado de cortiça, uma tábua de corte para a cozinha, um centro de mesa em mar, uma interpretação de centro de mesa, e uma mesa de apoio em carvalho. Esta tábua de cozinha é em zazange e pinho, Uh, e agora, se puderes passar, se faz favor, o que aconteceu foi que conseguimos isto. Ou seja, investimos os 15 euros, uh, convencemos 14 pessoas a ser, uh, a ser investidores. O que se pediu a cada uma destas 14 pessoas é que elas investissem 135 euros cada uma. Cada uma das pessoas investiu 135 em quatro momentos diferentes que eram a compra de cada um dos produtos. No primeiro produto, agora se puderes andar para trás, se faz favor. Ah, para trás, esculpa. Ah, para isto, aquele valor. É, pronto. Uh, este produto foi o primeiro. Cada um, cada um pagou 5 euros. Quando eu recebi os 5 euros daquelas pessoas, fiz o segundo, que foi este. Eles pagaram 20. Eu fiz o terceiro, pagaram 33. Fiz o quarto, pagaram 77. No fim, deu aquele montante. Agora deu isto. Portanto, e eu só investi 15 euros. O engraçado disto, isto, é, é, isto, pronto, isto era só para. Estas ideias, que nós temos muitas. Se nós tivermos o esforço e a capacidade. E só, às vezes, não é bem capacidade, porque isto está um bocado, põe as pessoas numa espécie de hierarquia, uns têm capacidade os outros não têm. É apenas a, aquele, aquela, um pragmatismo que é, as coisas... A realidade é como a gente a vê, não é como a gente a inventa na cabeça, às vezes. E, e estes 15 euros, isto é, agora vai ter uma segunda fase, este projeto, é, as mesmas 14 pessoas que eu já agarrei. Ok, 15 euros, porque agora, se nós andarmos até o último slide, nós conseguimos um incremento de 9.050% sobre os 15 euros, que é uma coisa que tu pensas. Espera lá, se a gente investir 1.000 euros por 9.050, isso da merda, dá um dinheiro. Disse merda. Disse outra vez. <risos> é, <risos> é, <risos> não, mas está no vídeo, eu não sei mas que é, Mas, Portanto, é, isto aqui é, é, é, é engraçado porque durou dois meses, Tu convences, podes convencer os teus amigos. Aqui a, a, a, a escolha das 14 pessoas foi muito criteriosa porque eu estava a ambicionar uma segunda fase e que é uma, é uma coisa ambiciosa, vamos criar uma marca nova de produto, de produto uh, feito em Portugal, também produto para casa. Uh, mas ao contrário da GOM, que não faz revenda em lojas, só vende diretamente ao cliente final, faz um esforço muito grande de chegar ao cliente final diretamente. Uh, esta marca nova vai ser uma marca que vai estar só vocacionada para lojas selecionadas no mundo inteiro. Uh, e então o dinheiro que se sangariou nesta fase vai passar para a segunda fase, em que vamos convidar cada um dos 14 a investir cada um deles 400 euros. E estou a trabalhar com um ex-colega vosso, uh, que é o Paulo Selmaier, da, da Vícara, que me está a fazer aqui uma espécie de mediação entre, entre nós e a produção, uh, que está a ser super, muito útil. Uh, já temos tudo pronto, portanto isto está pronto a carregar no one. Estou só à espera que um dos 14 diga se vai ou não vai, nunca mais diz. Uh, mas então estão a ver, 15 euros, que não eram meus, eu encontrei na rua, fui a olhando este dinheiro na rua e punha numa tacinha ao pé do meu computador. E um dia estavam lá 17 euros, eu não me descapitalizei, que eu aprendi que já fui à falência, deixei lá um bocado de dinheiro para o próximo projeto. Deixei lá 2 euros e pouco, tirei 15 e investi. Mas isto é, então, agora somos 14, é uma sociedade anónima desde o início, não é? Porque aquele dinheiro eu não sei de quem é. Eu só, tive o, só, só o agarrei. E toda a gente acha, acha dinheiro na rua, não é? Portanto, desculpem. Um, vou tirar o som, já tirei. Um, portanto, um, este, estes, estas, estas ideias que às vezes nós, nos posso também passar pela cabeça, que às vezes são mesmo simples, não são complexas. E por isso é que eu quis trazer isto e trouxe no bolso, porque eu não tinha falado isto à Carla. Uh, era importante trazer isto porque isto resolve um bocadinho este, este discurso de, de, deste pragmatismo de, de, de, de às vezes temos a ambição e sobretudo se somos, somos estudantes. Eu, eu tenho uma, uma, uma, uma pessoa a trabalhar comigo no escritório, que é a Bárbara, ela é belga, tem 22 anos, como vocês, a maioria, se calhar alguns têm menos, e eu perguntei lhe qual era a diferença entre, o que é que ela para ela, qual era a diferença entre ideia, uma ideia e um produto. E é incrível como ela viu e não devia, ela já está a trabalhar, ela devia perceber bem isto, onde é que está a diferença entre uma coisa e outra, porque senão nós não conseguimos reconhecer que temos uma boa ideia que pode gerar um, um, um resultado interessante. Aqui, aqui se nós andarmos... Isto aqui é uma surpresa comparativamente aos mil euros. nem sempre acontece estas surpresas, às vezes vamos à falência, não é? às vezes dá buraco, mas com a experiência que se vai acumulando... Isto tudo é cada vez mais controlável e, e, e o sucesso é cada vez mais previsível se não formos também super garganeiros, não é? Porque podes, podes ser um garganeiro do caraças e depois queres muito dinheiro e, e, e não dá. Portanto, aqui foi tentar, portanto, estes produtos são todos produzidos em Sintra, este daqui também, é tentar perceber o contexto em que nós estamos inseridos e como é que estes contextos, onde é que estão as mais-valias deste, deste, deste contexto? Uh, não, não, mas podes mostrar os produtos, não, não, não há problema. Uh, portanto, a GOM, este produto também é um dos produtos da GOM e também é feito em si. A GOM, neste momento, tem um catálogo já grande de produtos, a, a tal marca. Oh, Gonçalo, desculpa. Podemos já fazer uma pergunta, hein? Começar a interromper. Mas elas também perguntam? Sim. Está, na, está nos estatutos? Direto é okay. uma pergunta só a cada uma. Bom, ah. mas aquilo não funciona. Não, tem interesse, falar sobre isso? Não, tem, tem interesse porque é, às vezes é, é, é muito difícil trabalhar com outras pessoas do ponto de vista uh, da eficácia do resultado final, porque depois são muitas pessoas a, a pensar e, e, a, e a experiência vai nos ensinando isto, é uma coisa que se, vocês, naturalmente, ainda não têm a experiência, não podem ter, não era desejável que já tivessem, a propósito, já aqui alguém trabalhou... Alguém já aproveitou para trabalhar uh, na área? Ou oh, não? Mas já trabalhaste num café? Tu já trabalhaste num café? É bom, mas já trabalhaste onde? Apanha do meu Fónix, isso é duro. Quem é que já trabalhou aqui? É! Espetáculo! Espetáculo! Olha, eu fiz a mesma pergunta na, na, na Faculdade de Arquitetura. Caldas trabalha. Eu fiz a mesma pergunta nas calvas da Re... na... na faculdade de arquitetura e só se levantaram 10 mãos. Uh, não interessa ser na área, mas quem quem quem passa para o mercado de trabalho lida com este com este com este pragmatismo e com a dificuldade que é gerar consenso entre as várias entre várias pessoas para um para um fim que é um fim comum de todos. Uh, então o critério das 14 pessoas, eles vão ser uma espécie de board uh, de decisores da marca que se vai fundar. então a marca tem, tem uma previsão de, de, de prestação de serviços, mas ninguém sabe como é que ela vai evoluir, porque vai depender dos 14. E então os 14 foram escolhidos como pela... pela que, não são meus amigos todos, eu conheço-os todos, não tenho relações pessoais próximas com todos, alguns são colegas. Um deles é aqui, agora, professor, o Ivo. Vocês já sabem que é o Ivo? É, ele é professor de ambientes. Estes, ah. Uh, o Ivo que é aqui é vosso colega, mas é, é, é muito novo. O Ivo, eu, eu conheci o Ivo porque o contratei para é fazer umas fotografias para, para a GOM. São pessoas que no grupo vão criar. Eu, eu, é a minha expectativa é um bocadinho ser curador de um de um, de um, de um de um grupo de, de, de brainstorming, em que tu vais ter ali a oportunidade de ter pessoas sentadas à mesma mesa a debater um tema que tá, que se quer que seja um tema de interesse comum. E por isso é que esta questão da rentabilidade é muito importante, porque se tu tens que este, este 9 mil e tal por cento é muito importante, quando estamos a falar de 15 euros, 9 mil e tal por cento, alguém pode dizer, é relativamente fácil de chegar, mas também não são favas contadas, era um desafio que se podia fazer daqueles desafios que se fazem no, no Facebook. 10 é? pessoas para conseguir transformar 15 euros em 1.000, em 2 meses. Não são favas contadas, não é? Houve um amigo que me diz assim, nem é droga. <risos> Pois, mas pode-se ir para esse, não né? <risos> <risos> é? Portanto, tu tens que. É, mas é importante esta. esta são que, não, não são da área. Não, não são da área. Não. não por... Qual foi o argumento utilizado. Qual foi o argumento utilizado na. Podes convencer. Podes convencer e para eles apostarem. 15... Eu sei que 15 euros pronto, é um valor. Eles não sabiam. Mas eles que é não é que investiram é? 15 euros. Não, não. Eu é que investi 15 euros. Eu esse, esse, esse, ah, esse então eu vou explicar um claro. bocadinho melhor. Okay. Então se pusermos eu aqui, ponho aqui uh... a... Outra vez. Pronto. Estes 15 euros foram investimento do escritório enquanto... Eu... O escritório que quer fazer, o quer vender, a ideia que o escritório que quer vender é esta. Funding, que tem a ver com Funding mais Friends. Portanto, Funding, uh... <risos> Design, gráfico, talvez, não sei. Uh... E que é um conceito de investimento para microcapital. E eu sabia que tinha este microcapital que queria investir e que conseguia começar qualquer coisa. E depois fiz um esquema, portanto eu já sabia que ia fazer quatro produtos, tinha mais ou menos a ideia dos quatro produtos que iam ser, porque eu, quando fiz o convite, já lhes apresentei os quatro produtos, mas em desenho, linhas, muito simples, podia ter trazido. Era giro vocês verem o que é que tinha, o que é que, em que é que eles se fundamentaram para, para dizerem que sim. Uh, mas, no fundo, uh... então, Depois de ter com as 14 pessoas e mostraste esses... Fui ter com as 14 pessoas, não fui ter, escrevi espécie, um e-mail. E fizeste uma espécie de pré-venda? Sim. sim. primeiro do, do mais pequenino? Sim. Foi onde tu investiste os 15 euros? Sim, ali. Fizeste 14 peças dessas? 15. 15 eu fiz 15 peças. porque eu fico com uma prova, right. uma prova, porque eu não sei se as pessoas vão deitar fora, despachar, oferecer. E claro. eu gostava de ter uma prova documental Boa. disto. Portanto, com os 15 euros fizeste 15, 15 peças daquelas. Embora só 14 é que foram transacionadas. E eles compraram de cada peça por... Esta 5, okay, 20, está. 33 e 67. Okay. Portanto... É quase como um micro crowdfunding. É, exatamente. E, e tenta resolver uma coisa do, do, do crowdfunding que eu acho que não funciona bem. Eu já participei em, em iniciativas crowdfunding, que é a recompensa do teu investimento demora muito tempo a chegar. Porque tu tens, tens que ter uma, uma crença, uma, uma espécie de fé o projeto que tu estás a apoiar vai mesmo para a frente e estás outra vez naquele esquema dos royalties, não é? Tu estás a fazer ali um investimento teu, que neste caso não é tempo e trabalho, é, é um montante que tu decides pôr lá e depois tens uma crença que aquelas pessoas vão levar o projeto para a frente e então aí depois podes talvez receber uma t-shirt. Daí apertas o cerco, há uma ligação emocional que tu tiras partido dela uh, e que é, que é importante, não é? Portanto, isto, há, há aqui, há aqui, lá está a tal capacidade, ela está cá. Não não, não, não a dizer qual é a capacidade que cá está, como é que ela se define. Mas então, aqui era tentar basear-nos em coisas que já funcionam, como o crowdfunding, como diz o vosso colega, que têm alguns pontos fracos e tentar perceber como é que se pode melhorar isto numa esfera de controlo mais absoluta. E, então, encolhes o número de pessoas, questionas as coisas. Para essas pessoas, elas estão a ser uma conversa muito próxima. Boa uh, ideia. Obrigado. Uh, e então, o, o, em termos de, de, de troca de informação, a coisa é muito mais fluida e muito mais recompensadora. Então... Só, se... só, uma, só uma questão, estes produtos tu já tinhas, eram cenas que tu tinhas na gaveta não. ou não, pensaste não, não. especificamente a este projeto? É, então, onde é, que, onde é que está aqui? Onde... Outro paralelismo que, que eu faço, que vocês também dominam, é vocês às vezes podem ter um bocadinho de dinheiro no banco. E o vosso pai e a vossa mãe dizem assim, epá, vocês tenham cuidado, tenham sempre algum dinheiro de lado, não, a gente não sabe o dia da manhã e o raio, a gente nunca mais perde esta maneira de pensar. Mas eu, eu ganhei dos meus pais também, acho que vou passar para os meus filhos, porque ainda tenho isto, é uma espécie de costela que não sai daqui. E vocês sabem o que é o investimento a prazo no banco? Põe dinheiro a seis meses, banco, tenho aqui mil euros a seis meses, quanto é que isso está? Oh pai, está a cento está bem, pronto. E tu o que faz Não mexes daquele dinheiro durante seis meses, ele está lá. No fim dos seis meses o dinheiro é libertado liberdade e recebes o 0,0001% em cima. Onde é que está aqui a diferença? O que eu estava a pedir aqui era, olha, eu vou fazer... Ah, eu esqueci-me de dizer uma coisa. Eu vou, eu vou, o que eu proponho é, olha, vou-vos pedir um investimento de 135 euros, no qual vocês vão perder a liquidez, ou seja, o montante líquido dos 135 euros, vocês vão perder porque vão ter transformado em produto. E no fim dos dois meses, este investimento é um investimento que vocês ganham 10% sobre o montante inicial. Portanto, cada um destes 14 ganhou 10% sobre os 35%, ou seja, o projeto pagou-lhes 13,50 euros a cada um. Portanto, é um investimento de uma rentabilidade brutal. Não é? Só que tu perdes a liquidez, que é o que a maioria das pessoas aqui foi, foi a parte mais. a esquina mais, mais, mais chata de, de dobrar. E então, o desenho dos produtos foi, foi, foi chave. Porque tu tinhas que apresentar produtos que as pessoas facilmente vissem que podiam utilizar em casa. Não era daquelas coisas, ah pá, vou ajudar o tipo que ele já nunca mais se cala, põe esta bocaria numa gaveta e pronto, isto também não é assim tanto dinheiro como isso. Mas eu também, não, por, bril, por bril pessoal e profissional, não gostava que fosse esta a forma de viabilizar a coisa. E então o, o desenho dos produtos tinham que ser coisas que facilmente as pessoas podiam eh, usar em casa, de uma forma automática. E depois também houve outra chique expertise, que foi, eu fiz isto, os dois meses foram novembro e dezembro. Natal, comprar prendas para os amigos, isto podia servir. Por isso é que eu quis guardar um, uma das provas, para mim, porque eu não sabia se as pessoas iam oferecer, porque algumas mostraram logo essa. Eu, eu aí, sou, aí tive consciência que estava, fiz uma aposta certa, o Natal viabilizou, ajudou, só que o que aconteceu, curiosamente, foi que toda a gente ficou com os produtos todos a seguir. Ninguém, ninguém deu, porque depois as pessoas começaram a meter-se nisto, e começaram a ganhar um entusiasmo muito gente. A... E é isto que, é, que enquanto designer, eu, eu, eu, se já tiver uma posição que posso sugerir o, alguma coisa, é vocês conseguirem... Esta profissão é uma profissão solitária. Tu estás num escritório, tens, podes ter um colaborador ou dois ou três, mas não, não, tens, não vês a satisfação do utilizador dos seus produtos. Não vês se as, se as coisas gostam. Não, é difícil perceber. Então, mas eu fiz um banco, pá, toda a gente gosta quando vê a fotografia, esta porra não vende. Não, é difícil para um designer perceber estes mecanismos e se nós conseguirmos, e, e é frustrante porque podes, podes ter dificuldade em ganhar dinheiro e não percebes porquê porque queres mudar as coisas, querias poder mudar o rumo, ajustar aqui e ali, mas não tens a informação, não te é tangível, não, não consegues realmente perceber porquê, porque há muitos, muitos, muitos imponturáveis que estão fora do nosso alcance e se nós conseguirmos apertar um bocadinho o cerco e conseguirmos ter a satisfação das pessoas que interagem com o nosso trabalho, é muito positivo porque informa muito a forma como nós estamos a, a trabalhar. É muito difícil de conseguir, porque o, o, o, o sistema que nós temos, a, temos no qual todos uh, convivemos uns com os outros, não, não não permite isto na prestação de serviço. A prestação de serviço é uma coisa fria, completamente. Não é como ter um restaurante, fazes uma sopa, a sopa é uma gana trampa, a pessoa que está ali, Ei, fô, não, deixa tudo no prato, tu percebes logo. Aqui não, aqui não é bem assim. Sobretudo, depois somos muito habilidosos a fazer fotografias e, e tudo no, no ecrã, parece é espetacular. Vais ao IKEA comprar o banco, pum, aquela merda cai, ou para montar é um sarilho. E, e pronto, não, não, é, a gente não, mas a gente não meme, consegue aldravar bem, E, e como, como também às vezes sabemos que estamos a aldravar, a gente não sabe bem se, se depois a razão do insucesso foi o nosso aldrabanço ou foi outra coisa qualquer. Então aqui. Este projeto, a me faz isso, portanto, a me quando diz, não fazemos revenda em lado nenhum. Há lojas que nos escrevem e-mails a perguntar a nossa lista de preços para a revenda e nós não fazemos revenda em lado nenhum. Porque queremos ter o contacto com, com quem usa, com quem, com quem usa as nossas, as nossas coisas. E aqui foi levar isto a um extremo, ou seja, diz lá. Qual, era só para saber qual é a sua estratégia de comunicação a grande escala, hum. se comunicar alguma coisa através das redes sociais Sim. ou hoje em dia? Olha, vou-te começar a responder a isso. Hum, é, é, é, eu, a minha grande ambição é que, quando eu, numa das próximas vezes que eu vier a fazer uma coisa dessas, haja poucas pessoas que não conheçam a GOM. É um falhanço interno. É, é, mas é muito difícil fazer essa comunicação porque as redes sociais são um mecanismo, como eu dizia há bocado, é barato. Uh, só que está, neste momento, está com um nível de ruído absolutamente não é? E tu queres sair um bocadinho para cima e a minha, a minha perspectiva pessoal é que tu deves ser um bocadinho mais calado. Só que dá medo. Porque vês os outros a fazer barulho, a ganhar audiência e tu estás calado e a audiência não chega ao pé de ti só que, tu tens que temos que todos que perceber uma coisa a audiência tem, também tem que, ter, tem que ter uma qualidade não é a quantidade não serve e, e então se nós fazemos comunicação estamos neste momento pela primeira vez na, no nosso percurso conseguimos contratar um um, um, um marketeer um, uma pessoa que trabalha é especialista em marketing conseguimos um modelo de colaboração que é bom para o nosso, nosso também da Algebeira, que ainda não é muito profundo e os marketeers cobram-se Uh, mas a expectativa é, eu acho que o, tivemos, tivemos acho que o, a sorte pode ser passiva ou pode ser ativa. É, é uma diferença, são duas sortes diferentes. Não é? Eu acho que quem trabalha tem sorte ativa, os outros, todos podemos ter sorte passiva, coisas que nos caem ao colo, uh, mas até pode dizer, mas nem de estar ali, tiveste alguma interferência nisso. Mas a sorte ativa, é aquela que nós, quando estamos a dedicarmos o esforço ao nosso trabalho, depois há, há, há a compensação, porque não podemos trabalhar de forma autista, não é? nós temos que estar a perceber como é que o mercado vai reagindo. E então, acho que no início, funcionou, tivemos alguma sorte ativa, porque o trabalho foi, teve, teve boa aceitação do mercado. E eu nunca esperei uh, que fosse tão rápido e, de, e da maneira que foi. Eu sempre pensei, eu postei nas redes sociais, portanto, pensava nos meus amigos e nos amigos deles, mas rapidamente nós tivemos a trabalhar com, portanto, a GOM, uh, os primeiros passos, a GOM, em termos de marca, foi fundada em 2016, portanto, há muito pouco tempo. Mas este, este processo foi começou a tra ser trabalhado em 2010, 2011, em termos de projetos, porque eu não sabia fazer marcas, não sei, eu sou, sou educado como vocês, como designer, e este lado empresarial é uma coisa que eu vou buscar um bocadinho à intuição. Uh, só que rapidamente o trabalho que era feito começou a ser percebido do lado do mercado como marca. E, e, e em 2012 nós fomos contratados para fazer a, a, o Enoturismo do Esporão, que eram 2 mil metros quadrados para encher com um mobiliário. Nós tínhamos algum catálogo que eles gostavam, mas tivemos que produzir muita, muita coisa para, para, para, para, para corresponder ao programa. E eu nunca esperei que. Vocês sabem a diferença entre business to business e business to consumer? Portanto, business to business é quando as empresas trabalham umas com as outras e business to consumer é quando vocês vão ao supermercado. Vocês são o consumer, eu sou o supermercado, sou o business. Estamos a trabalhar para o cliente final. O que eu pensei? São os amigos do Facebook e os outros amigos todos. Uh, só que a encomenda que vinha de, outros, uh, de outras empresas foi, foi muito rápida e, e ainda hoje é, é, é o maior volume de trabalho que nós fazemos, não é para o cliente final, é para essas empresas. Mas a minha grande vontade é trabalhar quase exclusivamente com o cliente final e aí a tua pergunta tem muita razão de ser, nós temos que fazer realmente um esforço de comunicação, que no início, quando tu estás a em custos até aqui, não respiras, pensar nisso tu vais-te dizer, tenho o telemóvel, tenho o Facebook, tenho o Instagram agora, pa, vou pôr isto aqui a funcionar de uma maneira qualquer, arranjo aqui umas fotografias, invisto em fotografias e, e consigo, pa, é o departamento de marketing da Algebeira que estás ali um tempo de antes, quem fumava nunca estava sozinho, vou ali fumar um cigarro, agora nem decidas fumar, tens ali o telemóvel, está sempre distraído, mas podes estar a trabalhar, porque o movimento que tu estás a fazer é igual, o, o que se passa aqui, a atenção, o que tu estás a, a olhar para o ecrã é que, é, é que define as coisas, e então, neste momento, isso já não chega, porque esta, estas ferramentas estão atafolhadas de, de coisas, e tens de dar um salto uh, diferente, tens de dar um salto mais, mais, mais bem alicerçado e mais técnico, e sim, portanto, nós... Começámos com as redes sociais, não havia Instagram na altura, só havia o Facebook e agora introduzimos o departamento de comunicação que ainda é uma consultadoria externa, não é alguém que está lá sentado no escritório o tempo todo, mas a ambição é, é essa para a GOM, a ambição é também promover o um melhor modelo de colaboração com designers, portanto há um produto na GOM que, nós, que é o único produto, os produtos da GOM são todos desenhados por mim, à exceção de um, Uh, pode ir para baixo? Uh, sim, mais? Não, é este. Até para descarregar, se calhar. Uh, a flor uh, foi, foi a, a minha primeira forma de tentar uh, abordar o tema de como um designer é contratado para uma empresa. Como eu já vos expliquei, normalmente não há lugar ao pagamento de, de, de um budget, portanto ninguém, recebe, ninguém faz um orçamento para desenvolvimento. Uh, Desenvolve-se o produto, eu fico com o ônus do fabrico, eu, enquanto marca, fico com o anos do fabrico uh, e da venda, e depois pago uma percentagem normalmente 3%, ao designer. Varia um bocadinho com o do produto, mas consegues um negócio de mais 3%, é mesmo um grande negócio. Uh, e o que eu tentei fazer aqui foi contratar um designer e arranjar um esquema em que lhe conseguia pagar 85%, Já no, eu, e a marca recebia 15%. Isto faz sentido porque a marca tem muitos produtos de desenho próprio, onde ganha a margem toda e estes produtos podem ser um bocadinho uma ferramenta de comunicação para ir outra vez em direção à pergunta de, de, daquele vosso colega. Uh, e então, eu, este produto é desenhado por uma rapariga que é a Margarida, ela é ceramista, o ateliê dela chama-se Margarida Fabrica uh, e no fundo o que eu pedi à Margarida foi a Margarida vamos pensar na, maneira, na melhor maneira de levar uma flor à mesa de jantar Uh, só que eu não quero só a ideia, eu quero que tu me sejas, sejas fornecedor, quero que tu me entregues um estoque. Vamos trabalhar a preços, eu pago-te um estoque à cabeça, portanto, ela ganhava logo, portanto, ela trabalhava um, um, um período de tempo que nós definíamos, portanto, estava definida a partida, vamos estar a trabalhar nisto dois meses, ela ia-me entregar o estoque passado dois meses a seguir e recebia o estoque todo, eu pagava-lhe o estoque, portanto, o trabalho dela estava remunerado muito mais rapidamente. Depois, o ônus da venda ficava a meu, a meu cargo. O risco de não vender era, era, era meu, mas esta tentativa de contratar designers desta maneira, que eu pensei que era uma coisa que ia resolver o problema de muitos designers, eu bati, bateu na trave montes de vezes os designers. Que é, não, é para isso faço sozinho. Então faz. Não, mas eu não tenho tempo. Então, como é que, como é, que é? Não, faço sozinho. Ok. Mas depois não faziam, nem de uma maneira nem de outra. E, e isto são teias de aranha que a malta tem na cabeça. Porque estamos todos, é, é, é ainda como falávamos ao almoço com a Carla e que o pai dizia dizia não, não vais antes para aquela escola que só faz bacharelato, vai antes para a outra que tem licenciatura. Ah, o que é que isto quer dizer? São, são, há, há muitas formas de se conseguir adquirir conhecimento e depois trabalhá-lo. E, e nós temos essas teias de aranha, são, são, são formatações que nós vamos receber ao longo da vida que às tantas são difíceis de desformatar. E eu falava com designers, alguns meus amigos, outros não, portugueses, estrangeiros, uh, em que lhes ponha este modelo, que eu pensei, vou-te pagar 85% à cabeça. Hum. não, para isso assim, mas eu tenho de fornecer? Sim. Então, mas para isso faço sozinho. Está bem, então faz. Não, porque, então, mas não fazes porquê? Então, porque eu tenho outras coisas para fazer, então faz isto comigo. Vais ganhar dinheiro? Não. E isto eu nunca percebi, sinceramente. Eu, ainda hoje eu gostava que eles me conseguissem explicar de uma forma lógica. Se calhar vocês percebem e também podem tentar explicar, mas eu não consigo perceber. Portanto, a GOM estava a tentar uh, introduzir designers desta maneira, mas eu acho que não vai resultar porque eles não querem. Uh, portanto, pode, pode ser que não gostem da marca, mas não era o caso. Eu sabia que não, essa parte não, era, não, não, não seria o caso. Ah, ah, estou a tentar trabalhar com um ex-colega vosso daqui, que é o Manel, o Manel Neto. Ah, sim, o Manel Neto. O Manel Neto, que tem uma marca também que é útil, que é espetacular. Uh, e tentei convencer o Manel, como ele também, já depois de ter levado esta, esta, esta, estas desilusões de outros designers, o Manel, como também tem uma marca, também produz. Pensei, bom, este tipo, ao menos, já está, na, não vai fazer difícil. E realmente não se fez difícil. Mas a conversa que eu tive com o Manel para ele desenhar uma mesa de apoio foi em agosto de 2017, ainda não tenho. <risos> comum e, portanto, o designer ainda muito agarrado a uma, por um lado, uma responsabilidade da autoria é. e, por outro, eu, eu, eu acho que relações questão... de trabalho que ainda, que ainda tem ideia de hierarquizada e, portanto, se trabalhares comigo, trabalhas para mim e não, e não trabalhar com, não é? É, mas essa, essa questão da autoria é uma questão horrível. É, é, é, pode, estar, pode estar na base de, de, de, de, de, de não, não serem capazes de entender esta, esta proposta, porque há, há o ego, estas profissões em que tu produzes qualquer coisa que não havia antes do teu trabalho, é muito sujeita ao ego e, e, e fragiliza, fragiliza as pessoas de uma maneira que às vezes elas heregem paredes de defesa que podem chegar ao que tu estavas agora, suponho, que era neste, neste, neste tipo de âmbito que, é, que é o documentário comentário era, é que são proteções. É que as pessoas depois querem, não, pá, eu, porque eu preciso de, de ter a minha autoria, isto é, vai ser só meu. Se eu fizer com ele, que é estranho. Mas, é, mas o designer trabalha assim. O curioso é, é isso: o designer trabalha é, para outros. É, se eu acho for que, uma empresa a pedir, eles já é, não têm esse não poder, tem isto, não é? Eles não, eu acho é que. Não, eu, eu, eu tento, às vezes, explicar a forma como eu vejo o, a profissão do designer com a forma como, se calhar, nós já todos conseguimos perceber como é que evoluiu a profissão de treinador de futebol. Não, sim, mas eu acho que sim. Vocês, o treinador de futebol era o tipo do fato de treino que estava sentado na, no banco e definia a tática do jogo. Hoje em dia é um tipo que anda com os melhores fatos que há que, fala, que dá entrevistas que um gajo não entende o gajo que está a dizer, mas ele está cheio de si, a falar de uma data de coisas, mete-se em meandros do jogo e da atividade esportiva, que epá, são coisas complicadíssimas, portanto ele tem que ser capaz de fazer isso. Pois há treinadores que conseguem hoje em dia ser muito capazes de pôr as equipas a ganhar porque têm esta capacidade de se conseguir envolver no, na complexidade que este jogo, que é um negócio que movimenta imenso dinheiro, se transformou. E então, a figura de treinador que, que, que nós nos conseguimos lembrar à altura que o Solana jogava a bola, que era o tipo do fato de treino, agora é um tipo que tem que ter outro tipo de capacidade, porque vai ter que se envolver em meandros muito, muito, muito mais complexos. Nem todos os treinadores ou nem todas as pessoas que querem ser treinadores de futebol têm que ser pressionadas para que serem capazes de fazer isso, mas tem que haver alguns que têm que ser capazes. E eu acho que o design, a profissão de designer e todas as profissões mas estamos a falar desta aqui em particular uh, também tem que se conseguir adaptar a as evoluções de contexto numa, numa, numa perspectiva mais global e o designer como sendo a pessoa que está uh, sentada num, num sítio okay, às vezes para umas umas perguntas pá, para uns artigos e, e onde, de onde é que vem a tua inspiração é uma pergunta que me faz muita confusão porque é a ideia de que o designer está sentado a contemplar qualquer coisa e de repente aparece a ideia de uma cadeira. Assim, e o gajo vai e faz assim uma cena e toma aqui uma cadeira. Pá, e se calhar há, há, há, é uma forma de trabalhar, mas eu acho que o mundo é um bocado mais complexo porque somos muitos designers e, epá, e, e vamos ter que todos puxar de, de galões ao outro lado. E então, eu acho que como uma das formas de conseguir resolver algumas das, das questões importantes deste, do nosso tempo, que são questões sobretudo do ponto de vista de impacto, humano sobre a natureza, uh, vai obrigar a novos modelos de negócio, a novas formas de montar empresas. E se nós deixarmos esse, esse trabalho para os gestores, os gestores vão ter menos capacidade de distanciamento por defeito profissional, não é porque são maus gestores, porque têm, têm, têm que lidar com questões do dia a dia que os põem a esta distância do problema e eles têm naturalmente menos perspectiva o designer vai ter que ser capaz de sentar numa mesa de, de, de reunião de administração e falar à mesma altura com eles, falar a mesma língua. Porque só aí é que ele vai conseguir passar determinado tipo de argumentos que não seriam passados nunca de outra maneira. Agora, se todos os designers vão ter que fazer isso, não. Mas vai ter que haver pessoas capazes de fazer isso. E eu acho que, eu chamei a mim essa responsabilidade quando decidi trabalhar e montar uma marca, ou seja, tive que montar um negócio e para muita gente misturar o termo negócio com o termo design é uma espécie de termos, vamos para o, já vamos para o inferno, isso não se, não se faz, o, o design é uma coisa epá, que não, não é, nunca é comercial e eu gostava de saber então como é que as pessoas ganham. ganham Esta ideia eu acho que ainda é muito portuguesa, é, é, acho que há uma falta de maturidade na profissão que ainda faz... É um tabu falar desta maneira, de design como um negócio, parece que os produtos, quando são comerciais, são maus, e eu acho que não são. Ah, desculpa. Quando, quando criou a já tinha essa estratégia completamente definida ou foi uma coisa que foi...? Não, foi... havia um princípio, quando eu, quando eu, quando eu decidi uh, trabalhar desta maneira, eu estava na estava né estava na falência, portanto foi aqui uma, um, uma espécie de... Eu tinha, eu, como vos disse, eu vivi em vários, eu fiz um percurso internacional de 12 anos uh, e vivi em Copenhaga, vivi em Milão, Roterdão, Copenhaga, Berlim. E, e Copenhaga, nessa altura, foi um. a minha experiência, já tinha vivido, já tinha passado os 4 anos em Berlim, estava em Sintra outra vez, e Copenhaga foi muito útil, porque há marcas que vocês se calhar sabem quais são, a Hay, Norman, Mutu, marcas que agora são... Ah, a REI hey é gir, mas é uma espécie de IKEA com esteroides. Estás <risos> <Vais> a ver? <risos> o Algarve e Miami, I IKEA, hey. REI. <risos> Aquela que não presta para nada. Uh, e só que eu conheci o fundador da REI hey, em 2002, quando vivia em Copenhaga, e naquela altura foi muito útil ter-me lembrado disso, porque o fundador da REI hey era eu, naquela altura. Era um tipo, só que estava, que tinha um investidor por trás. Tinha um homem cheio de dinheiro, que já estava, trabalhava no mundo da moda, tinha, uma, tinha marcas de pronto a vestir que bancou aquilo tudo. Mas era uma, um, ele e a mulher dele que queriam fazer uma marca de, de produtos para casa, duas pessoas. A produção, as empresas já não têm que ter fábrica, portanto, esta estratégia assentava sobretudo nisso, era na ideia de que a produção saiu da Europa. Não há fábrica na Europa, apenas de indústria pesada. Países como França e Alemanha, que ainda preservam alguma da indústria pesada, sobretudo de automóvel e de máquinas de motor, uh, tinham uma economia ainda bastante apoiada porque esta indústria não saiu ainda daqui. Toda a outra indústria mais ligeira, aquela que nos alimenta ao interior das nossas casas, desapareceu para um sítio onde era mais fácil produzir. As, as empresas que nós conhecíamos na Europa, que tinham o lastro de ter umas fábricas, como a, a Vista Alegre, por exemplo, que é aqui em Portugal, que tinham um lastro social enorme, quando, quando naquela, naquela altura de 2008, eles viram-se aflitos até que entrou a Visabeira, que comprou aquilo, entrou com, com a injeção de capital, para voltar a pôr aquilo na, na, na moto-cima e está a conseguir, depois comprou uh, aqui das caldas a bordar o pinheiro uh, e está a fazer um trabalho notável também. Uh, mas estas empresas, quando tu tens uma, um barco deste tamanho e tu vais já em, em, em, em a navegar, quando há quando tu tens, tu tens que antecipar a mudança de rumo muito tempo antes da altura tens que mudar de rumo. Quando aquilo que é apresentado assim, vum, como é que tu mudas? É muito difícil. E a grande vantagem destas marcas mais pequenas era que eles iam buscar a produção, as estruturas empresariais, que era isso que eles faziam, nós produzimos, e produzimos tipo alfaiate, à tua medida. Ah, nós queremos 10, custa X, eu quero 10 mil, custa Y, mas produz igual, com a mesma qualidade. E isso foi o apoio para estas marcas todas mais novas começarem a inundar o mercado de produto. E o que é que resolveu? A Vista Alegre é uma empresa notável, como uma história incrível, mas que não se conseguiu adaptar à contemporaneidade, também por causa desta inércia muito grande. E Então nós não gostamos do produto, não queremos ter o produto em casa, talvez uma outra coisa, agora aqueles serviços que vai baixela assim, que a baixela assado, não faz sentido. E depois em termos de, de, de aparência formal, a gente já não se revê daquilo, não é? E esta, mas a qualidade, impecável, não é? só que custa um balúrdio. Aparecem outros produtos destas marcas novas, com, em termos de, de, de, de aparência formal, muito mais apelativo, muito mais contemporâneo, muito mais de acordo com o nosso imaginário de vida, uh, a um preço muito mais acessível, a qualidade, não se nota a diferença, não é igual, mas ninguém nota a diferença. E isto foi onde eu baseei a estratégia da, da GOM, ou seja, eu venho para um país que produz, tem uma história de produzir para, para, para marcas estrangeiras, não tem história de, de, de, de, de, de fazer marca, e eu estou aqui, falo a língua, consigo comunicar. Sim, porque eu, eu vi a tabela dos preços e achei que os preços eram bastante, bastante acessíveis. Ou Sim. seja, comparativamente com outras marcas, ou outras marcas de design, normalmente uma pessoa sente que paga uma margem enorme da ideia. ou seja eu aqui sinto que a coisa está mais distribuída. É. Eu, eu, eu, eu tenho um. um eu tenho esta conversa com algumas pessoas, alguns colegas, que dizem Eu tenho, eu tenho. E depois tu começas a, tra a trabalhar com alguns ateliês, não é? e, e há umas, umas raparigas uh, que têm um ateliê de arquitetura de interiores em Lisboa, que é a Nori Almeida, a Filipa e a Ana, uh, com quem eu trabalhei algumas vezes, que eu adoro porque a Ana diz sempre pá, isto tem que ser mais caro! Põe mais caro! eu, põe mais caro! Sim, põe mais caro! Eu, eu faço sondagens de preço com ela. Eu trouxe aqui um produto que já mostro daqui a bocado. É uma tábua de corte. Quando eu comecei a fazer acessórios de sair do mobiliário, fiz uma, uma sondagem a várias pessoas para ver se estava com os preços certos. E eu vendo a minha tábua por 24 euros. E ela, ela pagava 60. Ela dizia, ah, 60. Eu, ai, adoro-te. Mas não, a questão aqui, tem, tem, é, lá está, aqui há, há uma coisa que é tentar. Quando eu falo em impacto, tu podes querer entender que eu estou a falar em impacto ambiental. Não é? Mas não, eu estou a falar em impacto. Impacto. E, e, e um produto tem um impacto na natureza, tem um impacto em ti. Pela forma como ele se toca, não é? mas com, o que é o esforço tu tens de fazer para levar para casa, para montar, para comprar. E esse impacto tem que, ter, tem que ser justo, tem que ser proporcional ao produto que tu estás a vender. E não tem que, e, e, mas só que há aqui uma coisa que se calhar vocês podem não perceber, posso estar a ser arrogante a dizer isto, mas a cadeia alimentar afeta a um produto. Normalmente tu tens o designer, depois tens o departamento de marketing dentro de uma empresa, tens o departamento de produção, depois tens a, a, as fotografias, depois tens a distribuição, depois tens a logística, depois tens a loja, depois tens tu que vais comprar. E tu, quando compras, pagas isto tudo. E este, este é o modelo. Agora, hoje em dia, eu, eu, o, que eu, o, que eu defendi, o que eu defendi enquanto estava a montar a GOM é: será que este é o único modelo que nós, que nós temos disponível para pôr, um, para pôr um negócio em pé? E eu estava a trabalhar questões como a indústria saiu da Europa, como é que nós vamos criar, que tipo de, de, de, de relevância social é que este setor uh, de. de, de de, de civilização, não é? Este segmento, é, é, tu dizes isto melhor que eu, mas é, é, é um setor económico, não é? A indústria, não é? Que, que, que, que impacto social é que ele tem? Quando, de repente, saiu daqui, há muita gente desempregada, vou trabalhar para onde? Não é? Como é que nós podemos trabalhar isto? Eu estava a trabalhar temas um bocado académicos, <risos> uh, mas eu, eu, eu precisava que as pessoas olhassem para os produtos e dissessem, vou comprar. Portanto, eu tinha que transformar isto tudo e dar um pragmatismo muito grande, aos produtos. E então, voltando ao início desta conversa em que eu tentava perguntar se vocês percebiam a diferença entre ideia e produto, eu tinha tudo para me espalhar aqui. Por acaso consegui não me espalhar e consegui aprender qual era a diferença entre ideia e produto. Uh, e então, tu tinhas que ter este pragmatismo de conseguir pôr o produto no mercado que fosse tão bom como o que já lá está e que em termos de preço fosse equivalente. E pronto, e, e, e aqui foi, foi também de fazer a ambição, eu tenho a noção da qualidade que eu estou a pôr nos produtos. Tenho a noção do que eles custam fazer. Tenho um amigo que me diz, o marido da Rita Palma, que me diz sempre, Pá, tu não podes fazer os preços em função do custo. E eu, posso. Não se, podes achar que não é, não é o certo fazer, mas eu posso e pode funcionar. E enquanto eu, eu tiver esta convicção, é por isso que eu me vou bater. E o engraçado é que a curva financeira, a curva económica desta marca vai sempre crescendo. Este trimestre está a ser um bocadinho. Mas não há custa de, de subir os preços dos produtos. Portanto, isso está montado, ficou montado uh, e, e funciona e todos os produtos que se vão adicionando têm o mesmo princípio. E a ideia e depois há, há ideias ainda mais complexas que é, tu não, eu, não quero, eu gostava de produzir como se produz vinho, o um número de garrafas limitado. Eu vou produzir estes bancos para 2019 são 500. Se eu os vender todos até Fevereiro, só há para um ano. E toda a gente diz, tu não fazes essa porcaria, pá! E eu não sei se não posso não fazer, não é? Um gajo fica nervoso. Mas a questão é que estes, estes modelos de negócio são uma vantagem quando tu de repente consegues passar daquela situação desconfortável de sou designer mas vou ter um negócio, é o é fascinante de ser designer atrás de um negócio, que Tu podes ser criativo, podes estar a fazer o design deste negócio. Então tu podes montar estes esquemas e ver se eles funcionam ou não. E tu podes restringir a tua audiência. Portanto, também não interessa tu -te teres a pressão das lojas porque as lojas depois controlam-te. As lojas é que te vão dizer o preço que tu vais fazer, as quantidades que vais mandar, é, é, é tramadíssimo. E depois, e produto novo? Ah, produto novo? A gente precisa que achar, já foi, temos que ter produto novo. E tu entras neste ritmo, bum bum bum bum. parece que deste uma linha de coca e tens... Eu gostava que... E... A questão do impacto local, de Sintra. Certo. A cena do... E do porta-a-porta, que eras tu ias... Ah, era não. É, era não é? era não. Então, é, é, No fundo, esta marca. Esta, do esta marca é está muito, é muito personalizada. É, é, mas isso é, é, é, é, em certa medida, de propósito, depois de um problema às costas que é chato de resolver. Mas com uma marca de, neste segmento de mercado, em que tu vendes mobiliário e acessórios para a casa, que as pessoas gostam de apalpar fazer assim. Comprar online é muito chato. Uh, eu fico admirado quando as pessoas compram sem nunca ter visto. Uh, não digo nada, espero que vocês também não vão dizer porque senão não deixam de comprar. Uh, mas é quando compro uma mesa de jantar sem nunca ver, eu fico nervoso, ou seja, fico nervoso, mas o nervoso dá para eu, eu, eu me empenhar muito no trabalho porque eu não quero que aquilo falhe, porque não posso desiludir esta pessoa. E então, uh, esta forma de trabalhar tinha a ambição de... de usufruir do contexto local em que eu estava, local, vá lá, contexto nacional, e depois eu estou em Sintra, que é o meu bairro de Lisboa, para quem não conhece, mas ainda é bem que ninguém conhece, está muito no voeiro, é? não vão para lá. É aqui como a Foz do Aranha, uh, mas é em bom uh, desculpa. desculpa. Onde é que ele está? Ele estava aqui. O rapaz que é da Foz do Aranha, já, já se fartou. Uh, então eu, eu, tava, eu, eu sou de Sintra, portanto eu antes de ter ido estudar para Lisboa e depois andar para a Europa fora, cresci em Sintra e voltei a Sintra. Uh, porque é, é o melhor bairro de Lisboa e é um dos melhores sítios para viver na Europa toda. Uh, pelo menos até aquela que eu conheço, que é até a Polónia. Mas, uh, e descobri que em Sintra se pode fazer tudo menos vidro. Então agora estou aqui a fazer vidro com o Paulo. Uh, e então, fui a, eu não tinha contactos, portanto, sendo Sintra eu não tinha contactos privilegiados com aquele carpinteiro, com aquela pessoa da pedra, com aquela pessoa do, o, com aquele serralheiro, não tinha nada. Eu tinha passado muito tempo fora, não conhecia puto. Como é que eu resolvi o problema? Páginas amarelas. Uh, e lê, carpintarias, rrr, telefonava e tinha, tinha, montei uma estratégia para, para, para o telefone, que é vocês são grandes ou pequenos? Porque era uma pergunta lixada deles responderem, porque eles ele eu, eu, eu, eu, eu que eu sou grande, vou ser grande, mas eu não queria que eles dissessem que eram grandes, quando diziam que eram grandes eu não ia. E fiz uma interação com um que me disse que não era grande, eu fui, mas é, é, carpintaria é uma, é uma profissão de hábitos lixados, a é malta adquire hábitos profissionais que depois quando vê uma coisa que nunca viu antes, a primeira, a primeira reação é, isso não dá para fazer, isso cai, uh, e às vezes é, é difícil passar para o lado de lá e houve uma pessoa que me respondeu grande ou pequeno médio <risos> e eu fui lá é o Samuel é um rapaz mais novo do que eu que é raríssimo uh, a carpinteria já era do avô passou para o pai há de ser dele já é agora fez empresa em janeiro uh, e nós temos aprendido muito um com o outro uh, não é só com ele que eu trabalho não é só com aquela carpintaria que eu trabalho agora mas as primeiras coisas foi um processo muito interessante porque ele viu uma mesa Pinho que os outros diziam esta porcaria vai cair, ele não disse isto vai cair, mas aquela porra caiu mesmo. E então, nós tivemos que resolver o problema. Mas foi preciso eu ter do lado de lá, das pessoas que sabem fazer as coisas, que eu, eu, eu não, agora já sei muito mais do que sabia naquela altura, ter do lado de lá a abertura de espírito de uma pessoa que diz, bora, vamos fazer. Pá, e tivemos que aprender os dois, arranjar soluções os dois para aquilo, eu com a minha parte do conhecimento, ele com a dele, e pá, tem sido um processo giro porque eu sinto que nós estamos a aprender. E agora para ir ao encontro da, da, da pergunta, da, do documentário que a Carla fez, o engraçado é que o Samuel já tinha, estava a trabalhar na oficina do pai, que já era do avô, portanto não teve qualquer tipo de custo de investimento, era um tipo que não gostou da escola, mas que é um excelente carpinteiro, super habilidoso, mas que apanhou o país nas calças, nos toruselos, a carpintaria não tinha quase trabalho nenhum, tinha tido, tinha, tinha, tinha suposto em, em trabalhos, porque tinha aquela ascensão económica que o país teve no, nos anos 90, depois de entrar o em 1990 de entrar o, o, o, a CEE, na altura, com aquele dinheiro todos os anos 80, esta porcaria era a construção em todo o lado, em Mafra, e eles entalaram-se com uma construção de um, de um prédio, que não pagou, porque foi à falência o, o, o, o, o, o, o, o construtor. E, então o Samuel tinha que, trabalhava para o pai, mas o pai não tinha capacidade de pagar o salário, e ele tinha que trabalhar fora de horas, e ao sábado, fora de horas do dia da semana, entre as 5 e as 8 da noite, e depois ao sábado, nos, nos biscados para ganhar algum dinheiro. E foi nesse, nesse sistema que, ele começou, que nós começámos a trabalhar os dois. Passado um bocado de tempo, o Samuel arranjou uma namorada no Algarve, saía de, de, do emprego à sexta, só voltava na segunda, trabalhava não exclusivamente para mim, mas já conseguia trabalhar na oficina do pai. Aquilo é um ambiente meio esquizofrénico. Eles estão a trabalhar em coisas diferentes, mas todos ao mesmo tempo. Aquilo está lá um sistema que eles, só eles é que conseguem perceber. Um, e neste momento, o Samuel tem um filho, e, tem, e, e, e conseguiu uh, recuperar, o país também, também, também mudou, portanto eu não estou aqui a puxar, uh, uh, não fui eu que resolvi isto tudo, mas foi, foi este trabalho, depois com a encomenda, porque esta conversa de chegares a uma crepintaria e dizes é pá, tenho aqui esta ideia, uh, queria fazer isto, é para vender muitas. Ah, eu não fui o primeiro. Não é? já esta, esta cantiga do bandido, já esta malta já a ouviu muitas vezes e é por isso que o país também se chegou àquela situação de estar com as calças nos tornozelos deles. Ah, e eu, eu tinha que ter esta consciência que eu estava aqui a, a, eventualmente a dar uma cantiga do bandido que eles sabiam melhor que eu, não é? E que eu tinha que aparecer com a encomenda. Para, para, para, para credibilizar esta, esta conversa, eu tinha que aparecer com a encomenda. E depois isso aconteceu. E, e tu agarras, e, este, e esta evidência agarra. E depois a encomenda, depois há um bocadinho a preocupação também do meu lado de saber que estas pessoas estão também, de certa forma, a fazer o um investimento, foram sempre pagas, eu nunca deixei nada por pagar, só quando eles dizem, isto não pagas, pronto, está bem, mas nunca, nunca pedi a, a, a borla, eles, eles fazem o investimento porque é um risco, não é? Eles, vão, eles podem estar a trabalhar numa coisa mais segura, e vão, vão, vão, vão me ouvir e vão trabalhar. Eu tenho um bocadinho o cuidado de, de passar trabalho, mesmo que não é coisa, são coisas diretamente minhas, porque... Há aqui um, há um pressuposto da marca, é conseguir puxar um bocadinho pela produção nacional e, e, e, e tirá-la do buraco. Nós somos um país de agricultores que de repente passou a ser um país de, industri, de industriais. E depois industriais cresceram muito, muito, muito, muito. Aqueles que ainda estavam na agricultura fizeram umas chafaricas, porque a agricultura é uma atividade sazonal. Quando está, quando está na época baixa, a gente vai ser carpinteiro, marceneiro... Uh, uh, como é que é o das pedras? Cantoneiro. Uh, e, e fazemos aqui umas coisas porque esta malta das fábricas grandes das fábricas grandes não tem, tem um overload de trabalho tremendo, a gente vai agarrando. O trabalho que começou a encolher, já não dava para as fábricas grandes, estas pequenas oficinas, que estão super bem equipadas, com malta que tem uma experiência a trabalhar incrível, não têm nenhum trabalho nenhum. E, e correm, corriam, correm ainda o risco de muitas fechar. E até mais pequeno do que o, o propriamente nacional, porque tu podias ter ido à procura de uma... A carpintaria, a carpintaria mais barata do país, mas uhum. não foi esse uhum. o, o, não foi o, critério. O, o critério. Não, o critério o foi o local. O critério do local tinha a ver com, outra vez, eu poder controlar bem as coisas e eu, uma das premissas da GOM é, é a customização em massa. Em vez de produção em massa, customização em massa. Ou seja, a possibilidade de desenhar tipologias que podem ter um grau de personalização qualquer, com afetação zero ou mínima do preço. Ou seja, ter este critério, quando se está a desenvolver produto, condiciona muito, direciona. Mas isto só é possível quando tu consegues estar muito perto da produção. Não podes ter produção na Europa de Leste, na China ou mesmo no Porto e conseguir esta proximidade com a tua produção que te permite receber uma encomenda. Ah, olha lá, consegues-me fazer esta, esta mesa, mas com 3 milímetros a mais na largura e 2 milímetros a menos no comprimento. Eu tenho que telefonar rápido, tenho que ver e isto precisa de estar perto da produção, e o local tinha esta vantagem, resolver isto, porque a customização em massa é, é, é um fator, agora já sei como é que se diz isto, um fator crítico de sucesso desta marca, que o marketing já me ensinou, uh, porque é realmente uma coisa que nós não temos disponível. Não é? o, o IKEA resolve uma coisa in incrível, que é, tu compras, levas para casa. Em mais lado nenhum, isto acontece. vocês quiserem comprar um objeto que se calhar vocês gostam mais, Vais a uma loja em Santos, lá em Lisboa, a 7, eles mostram-te o catálogo, tu vais que vocês vão com os vossos namorados, namoradas e tal, tá. gostes? Gosto. O preço. é Epá, o preço está um bocadinho acima do que a gente tinha pensado. Epá, mas é muito a giro. Olha lá esta fotografia. é Epá, mas são 6 mil euros. A gente tinha pensado em dois. Epá! Bora! E tu escolhes o, o sofá assim. Eles, passado oito semanas, o sofá chega. Não é? Tu, é, o IKEA resolve-te isto. Tu não tens que fazer isto. Para, para além do preço, mas o IKEA resolve-te isto. Agora, o que é que acontece aqui? Estas lojas são, são, são tramadas. Porque elas, o, o, o dono da Tu uma vez disse-me assim Mas tu julgas que eu compro para vender? Não, eu vendo para comprar. Portanto, ele vende o sofá primeiro e depois liga ao fabricante. Olha, quero um sofá. E a questão é... é, é é, tu, tu sentes uma. É tão impessoal que quando tu finalmente chega, chega ao sofá a casa, estás lá tu, ou vocês e os vossos namorados e namoradas, sentas no sofá e aquela merda um bocado <risos> chata de sentar. Tu olhas para ali que Isto custou seis mil euros. A gente nem. Isto a gente agora grama com isto. Pá, isto não pode acontecer. O IKEA faz isto de uma maneira que, também, na minha opinião, não, não, não está evoluiu de uma forma avassaladora. Uma vez, o ano passado, tive, pediram para ir à festa de 75 anos do Ikea, que era uma mesa redonda para falar sobre o Ikea. E eu utilizei um adjetivo que foi sambarcar, um verbo, assambarcar, que os gajos olharam para mim assim com os olhos. Uh, foi, foi muito mal, foi muito mal. Uh, mas o, o Ikea fez isto à custa da escala, da produção em massa. Uh, a Parichette não tem. É, é, as marcas que trabalham com a Parichete também produzem numa escala enorme, não é o IKEA, uh, mas é, é, é, é, não se entende o valor. Eu não entendo nem o valor na paraichete nem o valor no IKEA. é é, é, é confuso entender aqueles valores. Uh, só que é produção em massa, tu não tens voto na matéria sobre a coisa. E eu acho que hoje. E, e ninguém quer viver como na página de, de um catálogo. Vais à casa de do... um... Tem... Isto parece a minha sala. Olha, aquela sala também é igual à minha. Toda a gente vive mais ou menos igual, não é? Viagens, e viajas para e... territórios e... igual e... e É tudo igual. E a Toda a gente é tem igual. as mesmas coisas. Eu acho que isto são modelos de negócio que foram... O IKEA, quando foi fundado, teve uma premissa... Eu não sei se vocês sabem, o IKEA foi fundado na década de 1950. E, e no pós-guerra de, de Segunda Guerra Mundial. E onde o carro ganhou um papel urbano Novidade, toda a gente queria ter carro, toda a gente tinha carro e, e o carro era tudo. E então o IKEA o que é que faz? Pá, toda a gente tem carro, as cidades, os centros urbanos é caríssimo, a gente põe uma mega loja fora. A malta tem carro, vai lá sem problema nenhum. A gente põe aquela porcaria em caixas, a malta monta em casa. O conceito é incrível. Os primeiros produtos do IKEA... romper temos... interromper, Gonçalo, e caixas que caibam no carro. Caixas que caibam no carro. Não, aquilo Isso estava tudo pensado dizer... para, para esta realidade fazia muito sentido na altura e o IKEA conseguiu introduzir um esquema de modernismo, que a Escandinávia é ainda o pilar do, do modernismo em termos de ambiente doméstico, o IKEA conseguiu fazer isto acessível, pelo modelo de negócio que criou, por esta ginga-joga que, que eles bolaram. O que é que acontece? Aquilo vai-se disseminando tipo erva daninha, eu estou, já estou a falar muito. Não, não, não, ah, não. É, aquilo vai-se disseminando tipo erva daninha e toma conta do ecossistema. E neste momento, a questão do IKEA é é uma árvore enorme, lindíssima, não é? tu vês, a árvore para espetacular, incrível, só que faz uma sombra tão grande que lá por baixo não cresce nada porque o sol não chega. Pá, e, e, e dão cabo da cadeia de valor das coisas porque depois põe na cabeça das pessoas que, não, um banco custa 2 euros. estão me a pedir 400 por um banco eu não percebo. Mas nunca fazem a coisa ao contrário, porque é que aquele banco custa 2 euros? alguém que leva portada para fazer aquilo, como é que é? Alguém paga? Como é que é? Como é que consegue custar 2 euros? Também é preciso começar a pensar assim, não só porque é caro, isto é injusto, porque o Ikea tem aqueles preços, mas é, obrigado, mas é, mas é também perguntar, quando vamos ao supermercado e vemos uma bicicleta que custa 50 euros, epá, eu não compro isto porque alguém se calhar foi, foi, foi há, há condições de trabalho se calhar duvidosas aqui, associadas. Roupa, igual, não é? Uh, portanto, a, a Gão tenta meter isto tudo debaixo da sua alçada. Portanto, não estamos só a trabalhar produto, mas o produto vai ser a parte visível disto. No fundo, o que a Gão gostava de resolver é, estas preocupações são mais ou menos já senso comum. Toda a gente, de uma forma ou de outra, pensa nisto. Só que depois, na, na evidência da escolha, nós vamos ser confrontados com o preço. E não podemos, não temos que ser confrontados com o preço. E então a GOM tenta ser uma alternativa para todos nós que já temos uma vontade de, de ser um bocadinho mais criteriosos na nossa escolha, que as nossas escolhas demonstrem a nossa forma de pensar, podemos fazê-lo. Uh, e pronto. E, e em, em relação ao, por exemplo. Ainda é aquela pergunta ou já é outra. Já é outra. Surgiu é agora. Um, em relação ao comprador, um, existe uma procura nacional ou é mais internacional da, da GOM? Há aqui outra, outra coisa, que existe uma procura em todo o lado, uh, a, a procura ainda não é enorme e não é enorme cá, nem é enorme lá fora, mas é, mas é, pá, é interessante já, fatura raramente. acho que com, podemos comparar com outras marcas uh, daqui e de fora, mas a, a, a GOM tem, ainda está muito focada no mercado nacional, para, para, para aprender. Porque eu, eu não sei fazer marcas, não é? eu tenho que ter muito cuidado, porque uma coisa que vocês calhar não sabem, se vocês forem trabalhar em mobiliário, se um dia tiverem um cliente que é um hotel ou um edifício público qualquer, é o serviço de pós-venda. Uma marca que vende um, um, um conjunto de cadeiras para um restaurante tem que dar garantia de dois anos e se houver um problema nas cadeiras, tens o cliente a telefonar-te no dia a seguir, a esperar que tu resolvas aquilo no dia a seguir ao teu telefonema. E isto para uma estrutura pequenina, houve, é um pesadelo. Então, neste momento, nós estamos a focar no mercado nacional para aprendermos um bocadinho como é que isto se gera, mas não, nunca rejeitamos encomenda de fora. E, tem, e tem, fizemos um restaurante o ano passado em França, fizemos uma, outro restaurante em Hamburgo, na Alemanha. Há, há vendas pontuais que as pessoas compram, que pessoas finais, clientes finais, que compram. Onde é que está o problema? É, nós trabalhamos com matérias-primas que têm um peso. E, e nós não conseguimos controlar o transporte neste momento é a única coisa que faz a nossa alçada é, é, é o transporte e, e quando tu compras uma base uma base de liós ou esta tábua por exemplo eu mostro aqui eu aqui quis que era para falar de outra coisa mas acho que já não vou falar que já falei tanto é esta aqui esta não é mas clica clica fora aqui Neste cantinho, aí, fica lá um, a base de liós. Esta base de liós é, é, é uma espécie de, de prato. Eu não queria fazer pratos porque há muitos pratos, e então tentei fazer uma coisa que pudesse conviver com, com os, os personagens principais de uma mesa de jantar. Mas que. Uh, e então, isto é, isto é pequenino, isto é do tamanho de um A5, um bocadinho maior. Uh, já lhe chamaram o iPad. <risos> é, portanto, é por semelhante a um iPad. Uh, e tem um quilo e seiscentas. eu vendo isto a 20 euros, o eu transporte disto para Barcelona custa onze e a malta depois não quer. Um coreano estava a fazer uma encomenda de coisas deste género, as tigelas, as marmos, as tábuas, uma encomenda de 150 e euros. E eu sabia o que ia acontecer, eu vou calcular o transporte daqui até à Coreia e vai ser mais caro que, que a encomenda. E quando eu lhe digo isso aquilo, o gajo diz, pá se calhar como quando for o Portugal. E essa parte é o que ainda inviabiliza uh, vendas uh, a cliente final para fora do país. O, o custo do transporte é grande. Mas isto nós não temos como resolver, só temos como resolver de uma maneira que é ter uma espécie de... Imagina que tu és espanhol e queres ter, queres ter um negócio de uma loja, viste a gol, e achaste, é pá, isto é um negócio... Eu sou produto de muitas dias, eu gostava de ter um negócio para a casa, aqui em Espanha, não queres fazer uma parceria? E pronto, e tu encomendavas estoques para a tua loja lá fora portanto, mas eras, eras, eras como se fosse um parceiro gom, não era uma revenda, ia-se fazer um contrato qualquer, que depois podíamos falar sobre isso, mas é, assim, é como eu imagino resolver este problema. Aqui em Portugal é com loja própria, é fácil, e é uma ambição da marca. É, é, é... Mas sim, trabalhámos, já trabalhámos em alguns países, é giro, até nos Estados Unidos, mandar coisas para os Estados Unidos é um sarilho, porque muitas partes Tem custos aduaneiros tremendos, é, e o Liose é de cinta. É, o Liose é de Sintra. É de Sintra. Portanto, aqui, portanto, agora a falar aqui do local, eu trouxe um produto que é, quando se leva ao local, ao micro. Um bocadinho como o Franding, que era micro capital. E, e nós trabalhamos em madeira, trabalhamos o pinho, porque é a única madeira que há em Portugal, produzida em Portugal, comercialmente. Estamos limitados ao pinho. Há outras, mas tu nunca sabes se há uh, oferta suficiente para aquilo que tu queres uh, usar. Uh, e, e, mas era giro trabalhar com outras madeiras e nós chegámos à Acácia. Isto é, é uma tábua de corte. É em Acácia, que é da Serra de Sintra, do tal melhor bairro de Lisboa. Uh, e, e Portanto, isto é levar, levar o, o, o local a um extremo em que a matéria-prima quase que sou eu que vou lá dizer que era aquela árvore, se faz favor. Abatem a árvore, vai secar, passar, vai a uma estufa porque, infelizmente, uh, já não se segue ao ar livre. Uh, e, e, e é interessante falar neste material, portanto é muito local, portanto é de Sintra. O liós também é de uma pedreira em Sintra. Uh, é muito interessante falar deste mais do que do liós, porque é um produto que eu não quero fazer muitos por causa do impacto que tem. A acácia é uma espécie invasora. Se, se houver muita fomentação de produção de acássia, ela toma conta do, da biodiversidade, ou seja, deixa de ser biodiversidade e passa a ser biodiversidade. E, e a floresta fica muito perigosa, muito, muito suscetível a catástrofes naturais de várias ordem. Ainda por cima, é uma árvore que tem uma semente que dura debaixo do sol, pode ter uma gestação de 60 anos que está lá à espera de germinar, resiste ao fogo e tudo e mais alguma coisa. Portanto, é uma, é uma chatice de uma árvore. Tem as, as características mecânicas ideais para esta função, é muito densa, portanto, a gordura quase estão, precisa ser hidratada, embora eu recomendo, Hidratação é pôr um óleo ou o um azeite. A gordura não entra aqui. A malta que, que lida com a Acácia não gosta nada dela e diz que esta porcaria é tão rija que nem o fogo lá entra. E, e tem estas características mecânicas espetaculares. O IKEA faz muito mobiliário de exterior em Acácia. Há, há contextos rurais em que a Acácia não é infestante. Portanto, aqui no contexto, isto é uma característica da Serra de Sintra. Portanto, nos Açores, em Santa Maria, há a Cássia e ela lá não é uma, uma, uma invasora. Portanto, há, há a Acácia nos Estados Unidos também uh, e também presumo que não seja. Uh, mas então, é muito engraçado porque uma vez eu, eu, eu tive um telefonema de uma, de uma pessoa interessada na tábua e perguntava-me, perguntava-me, vocês conseguem assegurar produções de 5 mil unidades por mês? E nós dissemos, sim, mas não interessa. Uh, não interessa pelas questões todas, se calhar agora vocês já percebem que, aquilo que eu falei antes, mas o engraçado é que noutra conferência que eu estava a fazer uma vez em, em... Cerveira, no Minho, não né? é? Cerveira, uh, a faculdade lá, era uma espécie de politécnico também, uh, queria fazer um mestrado, e, e, e tinha, fez um mestrado e tinha sido convidada por uma universidade na Tunísia para organizar um mestrado lá. Então tinham recebido um, um painel de tunisinos e queriam uh, apresentar a, a, a, sua, a sua universidade e algum, alguns designers daqui. Então eu fui, foi o Pedro e a Rita, foi o André, lembras do André, da Alma Design. Uh, e eu estava a contar esta história da, da tábua. Eu estava a tentar mostrar que a Gama é uma marca que tem, tem este cuidado com as unidades que vende, monta, monta modelos de negócio humanos, não malucos. E um dos professores da, do mestrado lá na Tunísia disse mas tu és um utópico, pai, tu não podes pensar assim. E eu estava dizer mas não posso pensar assim. Porquê? Achei um bocado agressivo do lado dele, porque ele não disse isto com um lado humorístico. disse Estava a pensar, está-me para aqui a vender a banha da cobra e eu vou agora vou apanhá-lo na curva. Ele veio aquilo um bocado costume. E, e as tantas eu disse, olha, pelas razões todas que nós já falámos aqui, eu acho que já fiz o meu, respondi à tua pergunta. E depois, é pá, pediram-me para vir aqui falar para ti, portanto, eu, isto é porque o meu negócio funciona. E, e por isso é, é, é possível dizer tu dizeres assim, 5 mil uni, unidades por mês deste produto, eu não faço. De outros, podemos falar, deste não faço por estas razões. E isto não é dar um tiro no pé. Isto é, é, é, é pode ser uma forma de viabilizar um, um negócio. Uh, e é esta, esta capacidade, esta, esta, este sentido de perspectiva, que não podemos estar assim com, tão perto do produto, temos que ver o produto inserido num contexto e temos que trabalhar esta ideia de impacto, é fundamental hoje em dia. E é a responsabilidade civil que nos cabe, que é aquela que não é evidente ainda, ou se lá nunca venha a ser, porque senão não será, estamos todos a fazer um, um mau trabalho, porque se vier a ser da forma que é evidente, a responsabilidade civil de um arquiteto, porque às vezes os edifícios caem, as pontes caem e o diabo, é porque nós estamos a caminhar para um, um mundo com muito lixo. Porque deitamos muita coisa fora, renovamos muita coisa fora. Não é? Portanto, há, No outro dia havia assim, uma citação que dizia, ah, mas é só uma palhinha. Sim, mas são 8 bilhões de pessoas a usar palhinha. E a palhinha vai-se embora, num bebes um copo, palhinha fora e depois vem outra palhinha, Pá, e uma, o plástico dura, né? não, não, não se recicla assim, ou não se, não se biodegrada. Uh, e este impacto é um impacto que, das duas uma, ou os designers conseguem, de uma forma construtiva, antecipá-lo, ou um dia vão ser levados com ele de forma legal, vão haver constrangimentos legais, que vão, que vão de tal forma condicionar a, a profissão que eu não percebo bem como é que ela vai poder que tipo de, ah, de encontrar qualquer forma de se conseguir... Uh, manter, não é? Mas vai ser muito menos divertida. Se tu conseguires de forma proativa, dizer então vou pensar nisto também, de repente, porque o consumo não é uma coisa má, necessariamente. Nós precisamos de bens de consumo. Nós não somos fabricantes de tudo o que temos. Nós adquirimos um nível de conforto ao longo da nossa história que não vamos perder, foi à custa de muita distração, de burrice, sim foi, mas é, é muito bom este conforto, nós nós somos suficientemente inteligentes para perceber que pode haver soluções que não comprometam este conforto, nós não podemos perder isto, agora temos é que saber trabalhar trabalhar o que é que vem aí, e, e, porque senão não, se for começar a pedir às pessoas para não, para, ah vais ter que aceitar que vais ter que tomar duche de 15 segundos, Fónix. Ainda, ainda estou a cheirar a sovaco, ainda não me lavei bem. Uh, mas isto não, não, não, não pode ser. Não é? Temos que criar soluções uh, que, que consigam resolver esta, esta, estes assuntos. Porque é um assunto. Não é? Nós podemos deitá-lo para, para, para, para trás das costas. Mas é voluntário. Não é? é uma espécie de denial. Uh, agora, nunca na vida, este tipo de argumento: ah, não, mas isto é uma marca, já vi, está a fazer isto tudo. Isto pode custar 200 euros. Pá. Não é desculpa para o preço das coisas. O preço das coisas não é... Este também já está farto... <risos> uh, mas o, o, o, o... Eu tinha... Eu tinha trazido outra tábua para vocês verem a diferença entre um produto novo e um produto usado. Portanto, às vezes o local nem sempre é uma virtude. Portanto, trabalhar localmente tem que se ter cuidado. Portanto, ah não, eu faço tudo local. Mas podes estar a ter um impacto muito maior do que se não fizesses. Portanto, não há uma bitola. Não há, não há uma forma que vai ser. One size fits all. Não pode ser. Nestas questões, não pode ser. Uh, mas agora mudando um bocadinho do tema, a escolha de trabalhar com materiais naturais tem esta esta ligação à, à humanidade, portanto, há aqui algum CO2 armazenado que não vai para o, para o ar, só se a gente destruir isto, mas depois é a patina que isto ganha com o uso, que estas coisas vão ganhando com o uso, porque eu, eu, eu vou vendendo essas coisas, muitas pessoas que eu conheço, e às vezes eu vendi isto a, um, a uma a um, dei uma de presente a um amigo meu que fez 40 anos e, e a mulher dele uma vez encontrou-me e disse: assim, tens de me vender outra? Pá, tens de me vender outro, porquê? Então ele não me deixou usar aquela, está lá ali, não se pode usar. Não se pode usar. Teve que ligar, ao então tu não. É não, isto não é bem assim. Não, e as pessoas às vezes valorizam as coisas de uma maneira que é esquisito. E trabalhar com estes materiais, eles só ganham realmente dimensão depois do uso. Isto é bonito, mas isto é espetacular, acho eu. Isto pode, pode variar, não é? Eu, eu limpei, tenho aqui uma migalha ainda, mas esta é a minha casa. E esta foi a primeira, a primeira de todas. Uh, portanto, há, há também aqui um lado engraçado que é o Banco Munge, que vocês usaram na vossa fotografia do cartaz, uh, que é uma coisa que eu adoro quando vejo, mas epá, já podemos escolher outro. <risos> uh, já, já vendi, já, já fizemos mais de mil uh, e o engraçado é que foram todos montados por mim. Não houve um único banco Munche que esteja no mercado que não tenha sido eu a montar. E nós fazemos este produto numa espécie de linha de montagem de carro, encomendando os componentes, o assento e as pernas, cada um em seu sítio, e armazenamos no escritório, temos um workshop, armazenamos no escritório porque assim não ocupa tanto espaço. E também conseguimos dar a hipótese de o, o tratamento do banco é escolhido. Vocês podem escolher a cor, é o catálogo da CIN, o Chrome, Chroma Guide, que são mil cores para aí. E, e nós damos essa possibilidade das pessoas que compram o banco e querem a cor, escolherem a cor. Portanto, assim também permite que montas, fazes o acabamento que a pessoa pediu e então entregas o banco. E era o que a Carla Bocado também estava a dizer, as entregas são feitas por mim. As que são em Lisboa, há, também vou fora de Lisboa quando a encomenda é grande, mas quando, vou, quando é um banco para ser vendido no Porto, não vou ao Porto Levar. A transportadora aí compensa. Uh, mas o, esta questão da entrega tem o lado giro do pessoal, não é? Pessoa, tu falas com a pessoa, a pessoa recebe e tu vês o um sorriso ou vês uma certa desilusão e tal coisa. A pessoa depois às vezes escreve-te um e-mail: Olha, comprei um monge em madeira aparente. Posso pintar? <risos> é teu. <risos> Eu não posso dizer isto, não Mas se quiseres pôr na lareira também podes. É deste carinho. É muito bom. As pessoas. Posso pintar? Podes! <risos> e, e às vezes, é, pá, nós estamos aprendido agora a produção está melhor, alguns, é, a perna solta-se, a cola não cobriu bem toda a superfície, e, e as pessoas ligam, olha pá, isto soltou-se, temos pena, como é que a gente arranja? Ah, tragam que, que nós arranjamos e devolvemos. E este, este cuidado é muito bom, e consegues com esta ligação pessoal, que é a parte positiva da coisa, até a parte negativa que eu vou contar, que é muito giro, que é, pá, às vezes, tu vais à, à porta, plim e és tu! Não há dinheiro para outra, tem que ser eu. Uh, epá, já agora, vem aqui ao meu quarto ver uma coisa que eu tenho aqui uma ideia. É um pesadelo isto. Porque às vezes entras em casas de... Isto não dá, não dá para resolver só aqui, não podes dizer, não é? São casas que, pá, que a mim não lembram, diabo, mas as pessoas... Anda aqui, vais-me ajudar, que eu quero resolver aqui uma coisa no meu quarto, ou na cozinha, ou na casa de banho. O que é que tu achas? Faça é, logo um projeto pá, ali. É, é muito, não, é, pá, tens que ser ali um bocado pá, diplomata, mas não podes também pôr-te a jeito para aquela pessoa te pedir para fazeres aquilo, porque senão é, é a morte do artista. Mas pronto, tem, tem, tem, tudo tem os dois lados da moeda, o que as, muitas pessoas às vezes gostavam era ter os dois lados da moeda em cima da mesa ao mesmo tempo, isso é uma impossibilidade física, não é? Ou um ou está o outro, e, e pronto, e este gajo está cada vez mais maluco. Sim. É. O, tu já falaste, portanto, do modelo de negócio da GOM, do, uh, do funding do, do e há um outro modelo de negócio que tu falaste hoje ao almoço que tam também me pareceu muito interessante, ah, uh, uh, uh, não uh, falando sobre o projeto, especificamente... Não, mas, mas eu posso isso, falar mas, um bocadinho um se eles ainda tiverem eu, é uh, eu acho que é mesmo que... <risos> Isto cansa, isto cansa, é uma chatice, eu não, não é por minha casa, mas eu estou a tentar fazer isto um bocado mais, menos chato. Este projeto que a Carla falava, eu falei com ela há bocadinho ao almoço, e, e deriva em grande medida de uma coisa que eu não lhe contei, que conto agora, que é, a outra pergunta que me fazem, para além daquela de onde é que vem a tua inspiração, é, então e a concorrência? A concorrência não existe, porque não existem marcas, e para haver concorrência tem que existir para aí mais 100, 200 marcas a fazer isto, e isto era bom, porque assim as, todas as pessoas vão pensar na alternativa de marca portuguesa mais facilmente, porque enquanto for só uma ou outra, para furar, eu tenho que pedalar muito no Instagram, no Facebook, agora o Tiago Marketeer também tem que pedalar muito, mas se formos mais é, é melhor, só que pá, tarda em aparecer. Somos muito pouquinhos, muito, muito, muito pouquinhos, todos muito pequeninos uh, e, então, todos muito bem intencionados, cada um à sua maneira. Infelizmente, está cada um metido no seu galho, em vez de partilhar um bocadinho mais a árvore. Uh, e fazemos pouco barulho. Aquilo, aquilo que nós tentamos implementar, como alguns, algumas das histórias que eu contei aqui, que é pá, espetacular, grande, grande pinta, pá, não tem impacto nenhum porque a gente vende pouquichinho, não é? Uh, e isto ainda não tem, não tem expressão. E então, à custa de, de não haver marcas a aparecer, eu vou fundar mais. E então, vou, é aquela do Fronding, a tal segunda fase do, do vidro, e esta, que é uma marca que eu estou a tentar eh, fundar nos Açores. Uh, e a razão de fundar esta marca nos Açores, eu, se calhar muitos de vocês já foram aos Açores, uh, é um território fascinante, por ser um território europeu e estar num estado de conservação que está que é incrível, porque já não há nada assim na Europa. Aquilo está ainda muito autêntico. E a recuperação arquitetónica que se vai fazendo é quase sempre bem feita, é muito charmosa, respeita, respeita uh, o local, há uh, exceções, uh, só que o interior das casas é, é, é sempre mau. Nas ilhas todas, eu conheço, não conheço a Graciosa, de resto conheço todas, e é uma constante. Vês uma casa muito pitoresca, gira, naquela, naquela paisagem espetacular, e entras, e pá, é horrível, e, e é desconfortável, depois estás ali num no, no ambiente que é tão incrível, e depois as casas são tão desconfortáveis, e, e aquilo foi, foi, era uma coisa que se calhar eu pensava, pá estou aqui de férias, não estou a trabalhar, não devia estar a pensar nestas coisas, mas foi-me sempre acompanhando, até o ano passado, em que eu fui ao, ao pico sem nada marcado, e tive que me desarrascar no Airbnb, e encontrei alguns que se, que se promoviam com, temos mobiliário do Ikea. <risos> e eu achei, bom, não sou, não sou o único a achar que o interior das casas é desconfortável, portanto, boa. Uh, há mercado, uh, mas porquê é que se vai ao Ikea? Porque o Ikea é obriga a um contentor cheio, havia vir do lado de lá, provavelmente eu vou ter que ir lá escolher, depois vou ter que voltar, depois ver o contentor. Uh, porquê? E, e então, achei que tinha, havia argumentos que justificassem esta ideia de negócio de montar uma, uma marca, porra, pô, tu não, foi, não sei tirar o som isto. Ele caiu, ele caiu na água, no mar, no outro dia. Uh, e, e então, a ideia é fazer uma marca de mobiliário açoriana e acessórios para casa, com, que recorra à fabrico local e matéria-prima também local, com o tempo, ir buscar outras técnicas, cerâmica, de selagem e por aí fora, tentar trabalhar na, no interior da casa como um todo. Um, mas tem, tem algumas características que eu não sei se ainda achas que eles ainda aguentam, vou falar no resto. Vocês ainda aguentam mais um bocadinho? Um, enquanto há algumas coisas adquiridas de certa forma aqui no, na Europa continental, que é a autoria que se protege relativamente bem, não é? há cópias, mas há, há, é, está mais ou menos Senso comum que, epá, porra, pô, fome, tá a ver. Uh, uh, eu não vou fazer aquilo igual ao que a outra marca já faz, não, não, é, não é certo. Uh, nos Açores, não havendo marcas, o, uh, quem precisa de mobiliário vai diretamente ao carpinteiro. Com uma necessidade, preciso de um roupeiro, preciso de uma cama, preciso de uma cozinha. E o carpinteiro faz uma coisa que já fez 30 mil vezes, mas que se eu for ao outro carpinteiro, ele também tem a mesma coisa ali. Quando tu queres criar uma marca e estás a adicionar valor acrescentado e é aí que vai estar o negócio de toda a gente, quando o modus operandi não, não tem isto ainda no seu ADN, tu tens que alertar as pessoas para, para este facto de uma forma construtiva, que elas não se amedrontem do que tu lhes estás a dizer, mas é um fator que tem que ser muito bem ponderado e tens que arranjar uma solução que eles consigam entender. E então esta marca nos Açores tenta resolver isso, Tenta criar lá, é uma estrutura, quer-se que uma estrutura açoriana, portanto, sede é lá, vai gerir fabricantes e quer trabalhar com todos os fabricantes, também não são muitos, em Santa Maria há três carpinteiros, portanto podemos dividir o trabalho todo pela, pelas carpintarias. A ideia é trabalhar as cuecas e as meias de todas as casas, aquilo que as casas têm mesmo que ter, não é? Calculo que não esteja aqui ninguém sem cuecas, mas pode acontecer. Nunca se sabe. Este, este... <risos> mas <risos> mas uh, então, trabalhar as coisas grandes, roupeiro, cama, cozinha, mesa de refeição, um assento uh, e conseguir criar um catálogo vasto para poder distribuir o, o, o trabalho pelos vários carpinteiros. No fundo, o que a marca quer fazer é redigir um modelo de, de um manual de normas em que tu apresentas a um carpinteiro, concordas, assinas e és fornecedor. E, e, e, as pessoas, e, com isto, ele fica a saber que vai ter encomenda de, um certo, de uma certa tipologia. Depois o outro, de outra tipologia. E a ideia é que, depois em paralelo a isto, também haja os pontos de venda. que Eu gostava que, que houvessem lojas uma por ilha, no, no, no limite. O fabrico será por grupos. Há é um fabrico no grupo oriental, no grupo do meio no grupo ocidental. Que é ao contrário. É. Um, e, e as tipologias vão variar um bocadinho de grupo para grupo, porque vão haver diferenças de fabrico a madeira vai ser ligeiramente diferente porque o clima de uma ilha não é igual à outra e a árvore vai refletir isso e vai ser engraçado perceber como é que o mesmo produto vai ter diferentes tipos de abordagem de fabrico e se isso vai influenciar aquilo que nós chamamos o design do produto o seu, a sua aparência física, formal ou não isto tudo vai ser interessante do ponto de vista profissional desenvolver mas depois este lado social e económico da coisa criares um recurso económico para a ilha que no fundo está ainda com tudo por fazer, o turismo há de lá chegar e vai chegar, em princípio, tipo de tsunami, não é? mas se houver algum trabalho, feito já de, algum trabalho profilático, talvez se consiga uh, pá, reduzir o efeito devastador do que o turismo vai ter ali. E é uma oportunidade de negócio, estas coisas têm que ser rentáveis. É, da mesma forma que eu, acho, que eu acho estranho as pessoas perguntarem Ah, pois tu estás a ter uma postura bastante ecológica na tua empresa. Eu acho estranho porque eu não imagino, então, mas há outra, explica-me, é que também acho estranho quando as pessoas acham, é pá, mas tu queres ser rico, não, quer, quer ganhar dinheiro, quer ter uma vida boa, sim, não, rico não sei, é um, contra, é um, é um conceito abstrato, mas é, há pessoas que acham pecado, não é, estar a trabalhar neste, em certo tipo de temas e querer ganhar dinheiro, mas senão não funciona, se, se essas coisas não tiverem um lado de rentabilidade bastante uh, definido, as coisas não funcionam. Mas tu falaste-me também nessa ideia depois de partilha até dessa rentabilidade. Exatamente. Portanto, aqui é outra vez aproveitar o facto de, de estarmos a trabalhar uma marca do início, uma estrutura de negócio do início, que é, então nós vamos ter aqui vários intervenientes, vários, vários fabricantes, que são vários fornecedores, cada um tem o seu ganha-pão, não é? Porque a marca, vai, a entidade gestora vai encomendar uma mesa a ti, olha, temos que fazer este hotel, precisamos de 50 mesas e tu vais ganhar dinheiro na altura. Vou a, vou a ela, olha, as cadeiras para o hotel, a encomenda é paga na altura, e, e a toda é, é paga. E a marca depois recebe o orçamento que fez ao cliente. Só que no fim do ano faz-me sentido que tu recebas dividendos do sucesso comercial dela, e dela, e dela, e todos, não é? e que as várias lojas também, também recebam dividendos do sucesso comercial da loja do Feial, da loja de Santa Cruz nas Flores, da na loja da Graciosa, que todas partilhem do sucesso coletivo. Portanto, no fundo, é, há, há a receita direta de cada um dos intervenientes, não é? mas depois a marca enquanto estrutura que tem um bolo, que é o somatório do, do sucesso comercial de todos, também dá de volta a todos um dividendo, que se irá calcular a porcentagem que será, que todos recebem no fim do ano, em cima daquilo que já faturaram nas encomendas diretas que cada um teve. Portanto, isto é uma conversa um bocado empresarial, negócio, mas que uh, são modelos que podem ter um bocadinho de... É, é um modelo, de certa forma é uma cooperativa, não é? Uh, mas que é, é num âmbito que as cooperativas normalmente não, não são modelos que, se, que não cabem aqui, normalmente são uma, é, é, imobiliário fazíamos uma empresa, uma cooperativa, e no contexto açoriano a cooperativa faz é, é, uma, é uma ferramenta social forte, faria mais sentido fazer uma cooperativa lá do que uma empresa. E, portanto, é também tentar perceber o contexto e isto tudo gera, um, gera um, uma ligação emocional entre as pessoas forte que é, é, é muito importante na minha experiência. E, então, isto é uma coisa que está muito embrionária, eu estive na Santa Maria em Fevereiro, levei os primeiros desenhos, tive uma série de reuniões e depois é engraçado, em Santa Maria, tu pedes uma reunião na Câmara e é logo o Presidente. <risos> Lá, com o Presidente? Epá! E uh, depois o Presidente é um tipo porreiríssimo, se calhar todos de chão aqui também, ou é que nunca tive uma reunião com nenhum. Uh, super entusiasmado, eu acho que ele é entusiasmado por natureza, mas eu acho que ele também gostou da ideia. Fez logo uma série de telefonemas. Uh, eu vim de lá com um protótipo, que, que consegui fazer de um dia para o outro, lá no fabricante que eu contactei. E levei um conjunto de desenhos, sobretudo que tinha o eram desenhos, algumas tipologias, eram tipologias de case disse que eu queria com elas perceber. Possibilidades de fabrico, onde é que estão as limitações. Uh, entendimento de comunicação técnica. Ou seja, quando eu faço um desenho, o que é que eles entendem? O que é que eles não entendem? Uh, joguei um bocadinho à defesa, espero não ter suado à arrogância, porque ah, venho do continente a achar que estes gajos não sabem ler desenhos técnicos. Não era nada disso. era Acontece-me aqui. Portanto, uma vez, quando a, a Rita e o Pedro, Pedrita, davam aqui aulas, a Rita pediu uma ajuda, pediu-me para eu ajudar uma, colega, uma aluna dela, colega vossa, para fazer um protótipo. E mandou-me os desenhos. Eu imprimi o desenho, vi, virei assim, virei assim, fui ter com o Samuel, o carpinteiro, olha lá, o que é que é isto? O gajo fez assim, fez assim, eu já não entendi o desenho. Portanto, não é uma limitação uh, de Ilhéu, às vezes nós fazemos desenhos que estamos tão envolvidos naquilo que esquecemos que, estamos, que o desenho técnico é uma ferramenta de comunicação e que tem que ser para comunicar a pessoas que têm outro referencial como é o nosso. Uh, e então foi nesta perspectiva que eu quis fazer este, este, este. Isso já é um financiamento para o próximo projeto? Exatamente. Espetável. Que é o projeto de visita de estudo da próxima semana. Uh, e então, uh, e, estas reuniões foram boas porque falei com o Presidente da Câmara, que, que conhece a, a, a situação da ilha em particular e do arquipélago em geral melhor do que eu, recebeu bem a ideia, os fabricantes entenderam tudo estão a fazer protótipos e a fazer preços. O objetivo dos desenhos também era conseguir fazer uma avaliação dos preços de fabrico. Ah, e ah, agora estou um bocadinho à expectativa de ver quando é que a informação vem de lá para cá para ver como é que isto agora se monta. Porque depois há uma questão que, é que se prende com... Muito bem, então como é que isto arranca? Precisa de haver um investimento. Como é que este investimento se viabiliza? É capital próprio? Ou ah, vai-se fazer um pedido a uma instituição de crédito ou de incentivos europeus? Ah, a GOM foi sempre... Capital próprio, começou com aqueles 500 euros, foi os 500 euros que eu melhor investi na vida, uh, agora vai sempre, foi sempre pagando tudo em, em função da rentabilidade desses 500 euros. Por defeito é assim que eu gosto de trabalhar, só que tem um, é uma carga de trabalhos, porque te põe numa, numa pressão de concentração que não pode falhar, nada. E, e limita-te porque não tens sempre muito dinheiro. E há, às vezes que trabalhar, tens uma, uma ideia que se resolvia de uma forma que precisa de um investimento grande. E, por exemplo, uma limitação que a gama ainda tem é que não pode, não pode trabalhar em nada que requer um molde, porque normalmente o custo de molde é, é muito grande e tu tens que ter logo uma estimativa de venda à partida que te cubra aquilo. Estás logo com, com um desconforto, eu sinto esse desconforto. A primeira vez que eu estou a trabalhar com molde é aqui com um colega também daqui das escalas da Rainha. Estamos a fazer o, o, o barro, um produto que nós temos que são os acessórios de, de, de mesa, de jantar em terracota que se chama barro, fizemos os primeiros moldes de prensa de, de terracota e agora com o vidro fazemos um molde em alumínio, que é assim uma coisa já de um gabarito uh, que, me, que me deixa com algum uh, orgulho. já investiste em moldes e paga-te a renda. E paga-me a renda, sim. Paga-me outras coisas também. Parece mal? Não, não, eu acho que está, é, é, felizmente, tá a funcionar e sobretudo dá muito gozo uh, trabalhar desta, desta maneira. Não é, não é sempre bom, não é sempre um sorriso de, de orelha a orelha, mas é no, no final das contas ir, ir para o escritório é sempre um prazer, e pá, é porra, é, é fixe, e é bom, tá, é, depois é bom também vir aqui poder partilhar um bocadinho isto e, e ver que vocês estão um bocado cansados, mas ainda aí estão de olhos abertos, ainda ninguém está, os assentos também não são assim tão confortáveis para este tempo todo e vocês estão ainda a maior. Eu que há aqui um certo desconforto, mas mesmo assim, preservam. E agora vá lá umas perguntas, quaisquer. É. Vá, façam lá os vossos comentários. O que é que acham disto tudo? Um, isto ah. é uma pergunta. Aqui. Ah. Chegou a patentear os produtos todos ou criou ah, simplesmente é a menos. marca? É engraçado. Muita gente pergunta isso. É, não. É muito caro. Posso copiar, Sara? Fia lá. É, é muito caro. Sabes uma coisa, sabes uma coisa isso é, é também é um risco, de facto, mas se tu patenteares, não tá, há advogados muito bons. Não é? Portanto, estás sempre sujeita a, a, ao vandalismo, entre aspas. E, mas há uma coisa muito poderosa, que me parece ser mais poderosa do que qualquer advogado, que é... Nós hoje estamos muito expostos. Tudo o que nós fazemos, nós gostamos de expor. E o mercado acaba-se por, por se proteger. Porque também há o orgulho de ser a pessoa que descobre. E então, se alguém descobriu o monge, que está aqui nesta ecrã, e de repente tu vês um monge copiado no outro lado, tu acusas logo, porque queres também mostrar que foste a primeira pessoa que sabe onde é que está o original. E isso acaba-te por proteger. -te. Agora, eu vou-te contar um episódio a propósito dessa pergunta. Uma vez em vendas novas, nas bifanas, eu estava a caminho do esporão para, aí, para comer uma bifana, vou assim e olho assim para uma montra, e foi, tive assim uma coisa... Mas vou comer a bifana. Quando, mas fiz uma nota mental. Quando voltar para a camioneta, vou ver com mais atenção. Voltei para trás, parei. Estava um restaurante cheio de cópias. Tudo! A mesa Pinho, os bancos mus, a mesa mus, os bancos altos que eu tinha feito uma vez para o Esporão. Tudo copiado. Eu, pua, e na, por cima, mal. <risos> uh, mas mesmo mal. E eu pensei, epá. E agora, como é que eu faço? Como é que eu reajo a isto? Eu fiquei mais ou menos estático. O Samuel estava comigo. Ele riu-se-á. E eu, Fónix, eu e depois, pá, eu fiquei sem palavras para aquilo. Fui-me embora, fui aos Esperão fazer o que tinha a fazer, voltei para o escritório. Nos próximos dias nem liguei àquilo, acho que bloqueei. Contei à minha namorada na altura. E ele Tal, <risos> Ok? Uh, e depois eu tenho um amigo uh, com mais experiência que eu, dinamarquês, falei com ele e ele disse ah, tu tens que fazer qualquer coisa, pá. E eu telefonei, pá, porque aquilo tem uma história, é as cópias. Eu, eu depois lembrei-me e eu tinha sido sondado para dar um orçamento para um projeto que depois tinham-me dito, afinal fica sem efeito, e eu esqueci aquilo. E passado um, um, um ano ou dois, eu deparei-me com isto. Então depois fui tentar recuperar o contacto deste escritório que me tinha feito a, a, a, o pedido de orçamento. Liguei-lhes para falar com a pessoa que eu tinha no e-mail. Ah, essa pessoa já não trabalha aqui. Qual é o assunto? Ah, o assunto é... Ah, isto não é connosco. Então, mas... Não, não. Nós com o cliente definimos isto. Ok. Vale o que vale, não é? Estás a falar com uma pessoa que está a dizer isto ao telefone, vale o que vale. E eu liguei ao cliente. E disse... E o cliente acusou-a para nada, realmente. Ele disse... É, ele foi honesto. Ele, é pá, é pá, Então, mas agora como é que a gente resolve isso? Olha, joga a teu favor, estás a ser honesto e estás a, a anuir. Mas isto, das duas, uma. Ou vocês pagam, ficam com a coisa, mas pagam a encomenda, ou então põem tudo. O mais, melhor é vocês pagarem a encomenda, mas terem as coisas verdadeiras, bem feitas. Pá, e, o, e aquilo tinha ficado mais ou menos acordado daquela maneira. E eu tinha ficado de ligar ao, ao homem, que ele ia falar com a mulher. Uh, que, na altura ele disse-me sócio, eu depois, num segundo telefonema, que percebi que era a mulher. Quando eu te sorro na segunda vez, vem a mulher ao telefone com uma atitude. Eu fui. Eu tenho um bocado de mau às vezes e estou a tentar controlar isso, tentar <risos> trabalhar este, este meu lado de besta. E, e quando veio a outra ao telefone com aquela atitude, eu penso: bom, das duas uma, ou vou, vou partir a louça toda aqui, ou então digo: olha, que a conversa, ficou o assunto como está e foi como ficou. Porque é uma atitude, tu de repente estás a falar com uma pessoa que é de um nível que tu pensas. Bom, isto aqui só é uma forma de lidar. E depois, é depois tu pensas, é um elogio. E pronto. E arrumas as coisas assim, se conseguires, que a cópia, no fundo, é isso. Mas não é decente. Há, outras melhor, há muito mais formas de elogiar e muito melhores. Portanto, a patente não fiz, eu registrei a marca e os produtos dentro da marca estão protegidos uh, na Europa. Porque se quiseres registrar a marca no mundo inteiro, ou, nem sei se é no mundo inteiro, mas se quiseres incluir os Estados Unidos, o preço sobe exponencialmente. O, o que tu tens que pagar para proteger sobe exponencialmente. A proteção acho que são 5 ou 10 anos, não, não me recordo, depois tens de pagar outra vez. E não estás imune a alguém fazer uma cópia, ter um grande advogado e, pôr, e ter muito mais capital, capital que tu. E estás ali que temos no, no, no judicial. E acho que hoje acredito na, na proteção, que as redes sociais têm tem muito lado negativo, mas tem esta parte que acabam, a exposição acaba por ser uma proteção. Eu acredito nisso, não sei se é uma autoconvicção ou se é, se é mesmo assim. esta -me tenho uma franja. Uh, vá lá, mais uma ou duas perguntas. Pô. Tenho duas perguntinhas. Uma delas é, eu não, eu não cheguei a ouvir com que idade é que tu começaste a GOM? a idade que eu tinha? Quando estavas falido. Ah. <risos> Uh, eu fui à falência com... 33. Tens tempo, acho eu. <risos> acho que sim, também. Uh, a outra pergunta, tendo eu dois produtos prontos a serem postos no, no, no mercado, uh, já com produtos produzidos, estratégia de, de produção também já orientada, qual é o primeiro conselho que tu dás a pessoas que estejam na mesma situação? Bom, a primeira coisa que tens que esclarecer é se queres ser tu o, o, o, o vendedor destes produtos ou se queres trabalhar com uma marca que faz essa parte por ti. É isso. Eventualmente é. é eventualmente é. Só por causa dos royalties e ah. que eu ainda tô... Ah, pronto. Então, na perspectiva que tu vais contactar outra marca, o que eu te recomendo é seres muito cuidadoso na escolha da marca e perceberes se não vais, pela mar... não vais escolher a marca pela fama que a marca tem Vais, escolhe a marca se tu conseguires ter argumentos para falar com eles, uh, uh, se houver uma empatia. Uh, depois, provavelmente, o risco é um bocadinho superior a 50-50. Eles não vão querer o produto que tu lhes vais apresentar, mas vão te que uma coisa derivada, que vai derivar daquilo. Tenta ser elástico para aceitar isso. É uma coisa que as pessoas às vezes levam a mal. É, portanto, isto pode acontecer. Não é negativo, na minha opinião. É uma cena boa que nós estamos a começar e, se nós não tivermos essa elasticidade, nós nunca conseguimos crescer, então temos, somos obrigados. Pronto, mas há, é, é, uma, é uma espécie de humildade que não, é, não abunda. Portanto, tenta ter esta elasticidade. No negócio, tenta... tenta eles vão-te falar no, no investimento todo que vão fazer, em ti, na comunicação, ir às feiras e por aí fora. Tenta perceber isso. E um truque que já funcionou comigo é... Ok, paga-me royalties de avanço. Ele, ele avança-te com os royalties, quando começa a vender não te paga, até por fazer aquele montante e depois começa-te a pagar. Pronto, tu, tu podes negociar isso mais ainda, ou seja, paga-te menos até por fazer um montante que já te pagou e depois começa-te a pagar, mas tenta, não pagues um, um orçamento, não pagues isso, ou seja, tenta perceber se a marca realmente está a ser honesta contigo de volta e se realmente tem mesmo dificuldades, é para ela, a gestão é, está, está muito já hermética, e pede uh, royalties de avanço. Uh, um isso. bocado a parecer com o que fizeste com as empresas de cinto, das páginas amarelas. Compreender primeiro com quem estavas é, a trabalhar. Tenta, tenta a aprender, fazer isso. Aprenderes, aprenderes com eles, eles realmente têm é. de a tua cena e depois. Sim, e depois então chegas à frente. Não, não te aproximes logo com o caneco. Não vais logo assim, é eh pá, isto era mesmo bom para o teu catálogo. Não. Fala com eles, percebe. Que é para também tu perceber se aquela marca corresponde àquilo que tu idealizaste. E se tu ainda te reveste a trabalhar naquilo. E enquanto puderes fazer isso, que é enquanto nós estamos a começar, é mais fácil, é muito útil, é um investimento a longo prazo. Porque depois tu vais estar forte a trabalhar com pessoas que te entendem, que tu entendes, e a colaboração é forte. Não? Bem, eu vou sugerir, porque ainda há aqui imensa limonada, fruta e amendoins e tudo isso, que nós fiquemos mais um bocadinho, o Gonçalo, acho que... Hum. se oferece para ficar aqui mais sim, um bocadinho a conversar connosco, já de uma forma menos, ainda mais informal. E uh, eu queria... Epá, e obrigado por aguentar este tempo todo. Não, eu, obrigado eu, a nós. Eu, eu avisei que falava que eu... muito, eu perguntei várias vezes, qual é o tempo que eu tenho? Ah, tens de... ainda mais tempo. Ainda tenho. Ainda mas tens. já são 5 horas ou não? Está a Luz bem, já, a Luz podes... já indica que são 5 horas. Mas, mas... 5 e, 5 e 3? 5 e 3 minutos? É, ah não, me paraste mesmo na altura certa. É um, Fónix, duas horas a falar, não é? Mas, mas uh, façam mais perguntas, aproveitem. Eu acho que o Gonçalo tem uma experiência incrível uh, e única em Portugal. Uh, e queria muito agradecer. -te. Ah não, venho com gosto. <risos> Obrigado. Mais uma e vez a organização. Tens e, vindo cá. E tentem ser, um hum. uh, ser um bocadinho mais... Não batam palmas. <risos> mas tentem ser um bocadinho mais... Uh, Falem mais, pá. Exato, falem mais. Não é agora, claro. Mas é, é que eu digo-vos uma coisa, estar nesta posição é muito pior do que estar nessa. Mas Portanto, e, e a ligeira a minha posição, se houver um bocadinho mais de, de interação. Há um sorriso e tal, é bom. Uh, há, há pessoas que não mudam o semblante, mas percebe que estou a prestar atenção, também é bom. Às vezes eu sou, aqui não se vi, aqui não vi, aqui não vi. Uma vez na luzia estavam duas mil assim. <risos> Eles se esforçaram bem, eles esforçam bem. Uhum. Sim, se calhar está a pintar nas pálpebras. Gonçalo, obrigada. Obrigado também e obrigado a vocês.